esse evento de hoje, é, já vou falar um pouquinho mais sobre eles. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos. É, essa oficina é a sexta oficina. Mais uma vez, antes de eu começar tudo, eu só gostaria de lembrar que é, essas oficinas elas são gravadas e disponibilizadas depois, tanto no YouTube do Wikimovimento Brasil, como no é, Wikimedia Commons, que é a plataforma multimídia da Wikipédia, tá certo, gente? É, todas as oficinas antigas estão disponíveis. É, inclusive, é, tem uma parte, uma página, um portal do evento, né, da, da, do nosso encontro de hoje, que eu já vou falar mais um pouquinho também e mostrar é, que todos esses materiais, essas gravações estão disponíveis. É, geralmente, a gente costuma é, gravar é, pelo próprio Google Meet essas reuniões, mas a gente está com um problema com o Google Meet, porque é, desde o final do mês passado eles tiraram é, o... o a opção de gravar, né, então a gente não consegue pedir autorização para vocês, e todo mundo concordar aqui na hora, é, mas só avisando então que essas reuniões são gravadas, né, eu acho que muita gente já está aqui na primeira vez que está na, na oficina, então já sabe mais ou menos como como, como, a, como é o nosso esquema de gravação e disponibilização, né. Bom, e aí, como de praxe, é, eu vou apresentar agora, vou fazer uma, uma apresentação inicial, né, de contexto do nosso evento de hoje, e depois eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Depois tem o nosso momento de conversa final, beleza? É, bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou compartilhar uma janela, porque eu vou navegar em alguns... É, algumas páginas, alguns links. Bom, vocês conseguem ver minha tela direitinho? Sim. Obrigada. Bom, é, mais uma vez, obrigada vocês estarem todos aqui presentes nesse evento de hoje. É, essa é a sexta edição das oficinas Wikimedia e Educação, a educação livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. É, vocês já me conhecem também, eu sou Giovanna Fontanelli, gerente de projetos do Wikimovimento Brasil. E lembrando que esse evento de hoje, nessas né, oficinas, elas são não só organizadas pelo Wikimovimento Brasil, né, pelo grupo de usuários do Wikimovimento Brasil, mas elas também têm um apoio é, da Wikipedia Education e do Creative Commons, tá bom? Open, uh, Creative Commons Open Education Platform, desculpa, o nome inteiro, é, do apoio, do financiamento até. É, bom, essa é a sexta oficina. Nós vamos, a partir de agora, até às quatro horas da tarde. Aqui eu tenho uma pequena programação do nosso eventos de hoje, né? Então, até ali, é, umas 12h20, eu vou fazer essa introdução e vai ter aquela nossa apresentação geral, tá? É, depois vamos ter a apresentação do Luiz, do Luiz Felipe Silvério Lima, né? Que ele vai, a, a apresentação dele se chama História Moderna na Wikipédia editando verbetes no curso de História da Unifesp. E depois, há mais ou menos umas duas e cinquenta, o Rafael Pese, é, que falará sobre facetas do conhecimento livre na Universidade da Wikipédia aos instrumentos científicos. E depois, no final, nós temos o espaço para perguntas e discussão livre. Beleza? Então, só lembrando aqui os nossos palestrantes de hoje. Muito obrigada novamente por é, toparem participar desse nosso evento. É, o Luiz Felipe e o Rafael, eles têm projetos é, educacionais né, na Wiki há muito tempo já, e eles têm projetos muito interessantes, muito legais. Eles vão contar então desses projetos. É, o Luiz Felipe de Lima, ele é professor e historiador e pesquisador é, do Departamento de História da Unifesp, tá? E o Rafael Pérez ele é professor e pesquisador do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eles têm trabalhos lá, né? trabalhos é, WIC, né, projetos WIC, e eles vão falar um pouquinho então, sobre esses projetos hoje com a gente. E aí, bom, agora, nesse momento, eu paro um pouquinho a minha apresentação para que é, aconteça aquele pequeno, é, aquela pequena apresentação que a gente sempre faz é, de pessoas novas nesse evento. Então, se você for uma pessoa nova e quiser se apresentar rapidamente em alguns segundos e contar é, se você, por que, que você está aqui, né, qual que é o seu interesse nas plataformas Wiki, e contar se você já fez algum projeto e tudo mais, ou então da instituição que você vem, é esse o momento. É, deixa eu só parar de apresentar aqui. Vamos ver se alguém se dispõe a falar. É, se tem alguém novo aqui, não cheguei a olhar, mas caso alguém queira se apresentar. Boa tarde. É, eu estou sem câmera, mas meu nome é Lília, eu sou, na verdade eu faço mestrado na UFPE, mas nesse semestre é, eu, eu dei o curso de estágio docência e eu coloquei, meus alunos, para editar artigos na Wikipédia relacionado às mulheres do cinema latino-americano. E aí, a, aí eu fiz isso de uma forma... quem conhece, conhece pouco o projeto, não, não, não sabia muito bem usar as ferramentas, a gente teve vários problemas, e fui falando com as pessoas, e aí chegou esse convite para estar aqui hoje. Então, eu venho assim também para aprender bem sobre essa coisa de como organizar um grupo editando coletivamente. Nossa, gostei muito de saber do seu projeto, Lilian, não sabia. É, se você puder mandar alguns links aqui no, no chat para a gente dar uma olhada e conhecer eu, mais. Eu vou mandar meu perfil, estão todos no meu perfil. Ah, legal. Obrigada. É, nossa, muito legal o tema, muito obrigada por ter contado um pouquinho também. Espero que essa oficina consiga ajudá-la na organização de próximos projetos também. Sim, obrigada. Estou aqui acompanhando, vou mandar o link. Obrigada. Oi, boa tarde. Sou o Lucas Carvalho, sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho uma pesquisa sobre a Wikipédia, sobretudo de temas relacionados à minha área, que é pensamento social no Brasil. E, muito inspirado em vocês, eu quero desenvolver lá na UF um trabalho com os alunos junto à Wikipédia. Né? Então, também estou aqui para aprender, enfim, é... Vocês, é isso. Muito obrigado. É, muito obrigada, Lucas. É bom saber também do seu interesse, da sua pesquisa. É, muito obrigada por ter se apresentado. É, entre em contato com a gente depois para a gente saber mais. Se você puder passar alguns links aqui também, que é sempre bom. E tem, eu é, vou falar daqui a pouco, mas temos um canal no Slack que a gente, né, que tem professores, educadores que ficam ali em contato, conversando sobre isso. Seria muito legal ter vocês dois, né, Gilvan e Lucas lá também. É, alguém mais? Gostaria de te apresentar nesse momento. Oi, boa tarde. Eu sou Aline, eu sou aluna da Unifesp, do professor Luiz Felipe, se ficar com ele nesse ano. E eu tive a oportunidade de participar do programa do professor é, Conserveza primeiro como aluna, depois como monitora da matéria de História Moderna, e eu estou aqui para aprender também, para conhecer mais sobre o projeto, como ele é desenvolvido, como ele é aplicado em outras universidades, e é isso, é um prazer estar aqui. Ah, legal. Aline, vai ser muito bom ouvir também depois a sua experiência nesse projeto, sempre é interessante a gente também ouvir os alunos contando como que foi. Eu também fui uma aluna de um projeto de educação, entrei por essas, por essas vias no mundo wiki, e muito obrigada por estar presente, quero ouvir mais também, tá bom? Eu te agradeço. Alguém mais gostaria de se apresentar? Olá, vocês é... me ouvem? Meu nome é Heloísa Lima, eu também sou da Unifesp, sou aluna e orientando do professor Luiz Felipe, colega da Aline, <risos> Fiz esse, participei né, do, do, do projeto da Wikipédia como aluna, tanto em História Moderna 1, com o professor Bruno Feitler, quanto em História Moderna 2, com o professor Luiz Felipe. <risos> e é um enorme prazer estar aqui. <risos> Obrigada. Obrigada a você, Luísa. Também, o mesmo que eu falei para a Aline, se aplica a você. É muito bem-vinda a esse universo. Espero que nós, podemos, nós possamos conversar depois sobre o assunto. E você pode conferir e contar se de fato o Luiz está contando tudo aqui, falando <risos> verdade sobre o projeto dele, beleza? Pode deixar. Todos primos, né? Todo mundo em lima. É isso aí. É verdade. <risos> Mais alguém gostaria de se apresentar? Vou dar alguns segundos para ver se alguém se dispõe. Também, caso alguém queira se apresentar pelo chat, também é possível, não tem problema também. Mas então, se ninguém se pronunciou ainda, vou continuar a apresentação. É, e aí pode se apresentar então pelo chat, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, passando a nossa rodada de apresentações, eu vou fazer aqui minha apresentação tradicional já, e aí vou contar umas coisinhas novas também. É, bom, só lembrando, para quem, principalmente para quem está participando pela primeira vez, é, a gente gosta sempre de é, repetir algumas coisas, eu sei que isso pode ser um pouco chato para quem já participou em eventos anteriores, mas é bom sempre deixar todo mundo na mesma página, né? para quem está participando hoje pela primeira vez. Então, só repetindo os objetivos dessas oficinas, é, o objetivo número um é auxiliar quem utiliza as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais, tá? É, também estimular o uso de formatos alternativos de ensino. E aí eu gosto sempre de fazer um parênteses aqui nesse ponto, que a gente não quer, obviamente, substituir o ensino tradicional, o ensino escola, o ensino é, presencial, claro. A gente quer só estimular, uma, estimular é, o pensar de novos, é, de, no, de novos formatos de ensino, né? Então, o que pode ser utilizado? É, a Wiki é um bom formato para isso, né? Como que a gente pode trabalhar com as plataformas do Wiki, né? Então, é esse é, é esse o intuito. Além disso, também é apresentar um panorama renovado dos programas de educação na Wiki, né? Nas Wikis, é, mostrar o que vem acontecendo nos últimos anos, né? E, além disso dar voz aos educadores das plataformas que já utilizam as plataformas para projetos educacionais, como é o caso do Dolice Felipe e do Rafael pese né, eles justamente são esses educadores das plataformas que a gente está tentando dar essa voz aqui para eles, né, para mostrar os projetos e entender é, o que eles fizeram e ou, as dificuldades e as vantagens que eles é, entenderam na utilização dessas plataformas, né? Além disso, é entender as dificuldades enfrentadas, né? então, né, dar voz e entender o que, que está acontecendo através desses, desses projetos com os professores, e não só isso, mas também formar uma rede de apoio para os educadores, né? colocar esses educadores, esses professores em contato entre eles mesmos, para que haja trocas ali, mas também com os usuários wiki voluntários, né? então essa rede de, de apoio para esses professores. E aí, para quem quiser saber mais, é, a gente fez um levantamento, isso é, há alguns meses, sobre é, os programas de educação, no, no universo brasileiro, né, das plataformas Wiki e nós recolhemos alguns dados, é, nós fizemos uma campanha no Outwish Dashboard que é uma plataforma de acompanhamento de eventos e de é, disciplinas também, né, então pode ser utilizado em eventos como o de hoje, mas também em eventos, ou melhor, em aulas, né, em disciplinas para acompanhamento de edições. E nós fizemos um levantamento lá, colocamos todos os programas de educação que estavam disponíveis nessa plataforma, eh, os programas de educação brasileiros, e nós voltamos com alguns eh, alguns dados, né? Então, eh, nos últimos anos, nós temos mais de 186 programas de educação que aconteceram, que reuniram mais de 4.150 editores, eh, que eh, adicionaram mais de 118 milhões de palavras às ah, ah, wikis que é, adicionaram mais de 300 mil referências né, às páginas do wiki, e que geraram mais de 81 mil, desculpa, 81 milhões de visualizações de artigo, tá? E mais de 114 mil arqui, ar, artigos foram editados e 64 mil artigos foram criados. E mais de 55 mil é, arquivos de mídia foram enviados ao Wikimedia Commons, que é, mais uma vez, né, a plataforma é, multimídia das plataformas Wikimedia. E, bom, nesse meio também todas as plataformas são utilizadas e esses programas de educação também vezes, acontecem em outros aspectos, então em parcerias com museus, bibliotecas, em outras instituições educacionais e acadêmicas. tá? Então se vocês acessarem esse link que eu deixei aqui, vocês podem olhar essa, esses números né, e olhar até os projetos e os programas é, um a um, se vocês tiverem interesse. Beleza? É esse link aqui. Eu acho que ah, provavelmente o pessoal do ICI movimento que está aqui é, na, no evento de hoje, também pode mandar é, os links para vocês no chat. É, bom, além disso, nós recolhemos é, dessa, desses números, é, fizemos também um panorama brasileiro em outros aspectos, então recolhendo números de 2011 a 2020, um pouquinho antes da pandemia, então, claro, esses números mudaram depois da pandemia, porque muitos professores resolveram fazer projetos utilizando a wiki por causa né, do aspecto remoto que as aulas têm acontecido esse ano. É, e aí, bom, nesse período de 2011 a 2020, antes da pandemia, né, nós conseguimos é, recolher que há que existem mais de 18 instituições participando é, dos do, do panorama brasileiro educacional Wiki, né? São mais de 24 grupos de estudo, 42 professores e mais quatro monitores, 61 embaixadores e mais de 180 programas, cursos, classes que acontecem nesse meio, tá? Bom, e aí eu mencionei também que nós temos que um dos intuitos dessas oficinas é formar essa rede de apoio, né? Então, entre professores, entre eh, voluntários Wiki, WIC Movimento Brasil também, né? E, e até as próprias instituições. Então, nós temos para isso o portal das oficinas WIC Media Educação, que eu já vou entrar eh, nele e mostrar para vocês como que ele funciona. Ele está na Wikiversidade, que é uma das plataformas Wiki também. É, e nós temos um grupo para educadores e interessados no Slack do Wikimovimento Brasil. É, para fazer parte, você pode enviar o, nosso, um o seu e-mail para a gente, pode colocar aqui no chat ou pode, claro, me procurar por e-mail também depois. Depois, enviando seu e-mail e falando que você tem vontade de entrar nesse nesse canal, tá? Ele é aberto é, e nós temos já lá é, neste momento 53 pessoas, então já tem um grupo bastante grande, significativo de professores e voluntários do Wiki ali trabalhando junto. E a ideia é que é, seja cada vez mais um espaço maior e de mais interação, né? Então para a gente de fato conversar sobre todos os projetos que estão acontecendo, né? E até tirando dúvidas, indicando materiais indicando, ah, eventualmente, até outros eventos que tenham a ver com a educação e com o Wiki lá também. Então, é esse lugar de encontro, é o nosso lugar de encontro nesse momento, né, esse Slack. Enquanto não... Né, eu sei que a oficina ela acontece uma vez por mês, é, mas esse, o Slack está disponível o mês inteiro. Né, então, então, é bem interessante fazer uso desse espaço, tá, se vocês estiverem interessados, claro. E aí, bom, eu vou rapidamente aqui... É, mostrar é, a página, então, opa, aqui, a página do no, da nossa oficina, né, o portal das nossas oficinas, é, ele está, como eu disse, na universidade aqui na página inicial vocês podem encontrar é, o objetivo dessas oficinas, a data da próxima oficina, a data da oficina anterior, né, alguns outros espaços de, de discussão, né, algumas outras informações básicas sobre esses eventos, tá? Além disso, nós temos uma página para oficinas anteriores. Então, se vocês quiserem entrar aqui e dar uma olhada nas oficinas anteriores, uma por uma, vocês também podem. É, aqui a gente tem as gravações disponibilizadas. E aí, nas páginas das oficinas, também né, tem os slides e as gravações disponibilizadas de cada uma delas também. Né? Assim como os detalhes dos palestrantes. É, nós temos uma página também com materiais. Então, os vídeos das oficinas anteriores, os slides, materiais de apoio, né, então, materiais de divulgação também, o que é bastante importante. E temos aqui, é, na, última, na última página, é, uma, um, uma, uma página para as pessoas é, assinarem e dizerem que estão interessadas nesse projeto, que querem participar, que querem saber mais, tá certo? E aí, para, então, é fazer parte dessa, dessa lista aqui, se você ainda não estiver nela, você tem que, então, editar aqui o código-fonte, tá certo? E uh, colar aqui no final, opa, esses símbolos que vão, então, fazer a assinatura para você da página, tá certo? Eu, vou, eu não vou salvar essa, essa edição porque eu já assinei a página mas é, ficaria assim, né, então, algumas pessoas assinaram nos últimos dias também, então, é, sempre que você assinar essa lista, a gente vai entrar em contato com você para avisar que as oficinas estão acontecendo, que dia que vai ser e tudo mais, é o um lugar de encontro para quem tem conta Wiki, para saber, então, das, das, das novidades das oficinas, tá certo? É, bom, e aí eu vou voltar aqui, na minha apresentação rapidamente, É, como eu disse, nós também temos é, os recursos das oficinas, né, naquela página que tem os materiais. Então, lá tem as gravações disponibilizadas, que também estão numa playlist no YouTube. É, que eu já vou mencionar um pouquinho melhor sobre isso, mas nós lá também temos materiais, brochuras disponibilizadas. E aí eu repito isso porque eu vou falar de uma coisa bastante importante, que é a nossa novidade esse, nessa oficina, que nós do Wikimovimento Brasil estamos atualizando essa brochura, a, a brochura Wikipedia de a, a Z. Ela é uma brochura muito, muito legal e muito importante para se entender a Wikipedia entender também os outros projetos Wiki ela já é uma, uma, uma brochura, uma, um produto, né, uma publicação, uma brochura muito boa, mas nós estamos então atualizando para que ela não só melhore, mas também receba novidades sobre o mundo wiki, que está sempre mudando, né? a gente tinha uma versão um pouco antiga dela, e aí a gente queria, né, eu vou apresentar um pouquinho essa brochura para vocês hoje, rapidamente também e aí a gente queria pedir para vocês para que vocês nos ajudem a, a verificar essa brochura né entender se ela está adequada se está faltando algum material que vocês gostariam de ver é, a gente pede se vocês estiverem interessados em fazer essa verificação com a gente que vocês é, façam essa verificação até o dia 22 11 do 11, né então até o próximo domingo que nós vamos fechar é, essa essa nova versão da Wikipedia de Aze na próxima semana tá certo? É, e aí, se vocês puderem, claro, vocês estão bem-vindos em fazer, se vocês quiserem olhar durante o evento e fazer comentários no chat, isso é bem-vindo, mas caso vocês já estejam no Slack e quiserem é, colocar alguns comentários lá, também fiquem à vontade. É, nós vamos publicar lá no Slack daqui a pouco a versão mais atualizada dessa, dessa brochura mas antes disso, aqui, claro, também tem o um link de acesso, se vocês quiserem, um link encurtado para para é, essa versão que a gente deixou disponível para vocês, mas aí eu também vou mostrar aqui rapidamente é, é o mesmo link, tá? Que vocês é, que vocês vão encontrar, tá? E é aqui essa é a carinha inicial, deixa eu só apontar aqui, essa é a carinha inicial da, da nova versão, né? Até a capa já mudou um pouquinho, é, ela está sendo atualizada por alguns dos nossos membros do Que Movimento Brasil, né? inclusive é, eles estão aqui presentes na, na reunião de hoje, então muito obrigada a todos que estão participando desse trabalho. É, e aí vocês podem ver, aqui, claro, ainda falta... Vou deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Falta algumas informações, mas a gente tem nessa nova brochura quatro, é, quatro sessões e uma sessão de anexo. Então nós temos... Aqui, deixa eu chegar um pouco mais perto, acho que talvez ainda esteja ainda esteja longe. É, aqui vocês podem ver que nós temos uma sessão de contexto, né, que fala o que, que são as wikis, é, o que, que é a Wikipédia, o que, que são as licenças Creative commons Commons, é, o que, que é a Fundação Wikimedia, o que, que é o movimento Wikimedia, a Wikipédia, os cinco pilares da Wikipédia, então tem essa sessão de é, contexto do que, que são esses projetos e o que, que a gente faz, tá? Então é muito interessante para quem está, de fato, entrando nesse universo e querendo entender mais. Eu acho, inclusive, que não só é uma boa, uma boa brochura para professores, e educadores, como também para os próprios alunos. Então, se vocês tiverem alunos é, nas suas disciplinas que estão com dúvidas, eu acho que esse é um bom material para passar, tá certo? É, além disso, também tem aqui é, algumas informações sobre o que a pessoa precisa saber antes de editar, né? Então, é, criar uma conta, quais são os erros, o que são fontes confiáveis. Tá? que é uma página de testes, que é uma dúvida muito constante né, dos alunos. É, também ensina na terceira sessão a como editar o Wix, então fala sobre editor visual, código-fonte, como falar com outros membros da comunidade, como subir fotos no Commons. Tem uma sessão nova sobre o Wikidata, que é uma coisa muito interessante para gente. Que a gente tem feito muitos, muitos trabalhos e atividades recentemente, mas que ainda é um, é um pouquinho complicado para pessoa, pessoas novas é, entenderem o que é essa plataforma, então aqui tem é, uma sessão só sobre isso. É, e também tem ali algumas coisas, é, né, uma sessão como ajudar e que diz algumas das novidades que estão acontecendo. Então, conta sobre as iniciativas do Wiki. eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão envolvidas em parcerias no Fala sobre o Wiki Concurso. tem ali justamente uma sessão para professores, né, e tem é, outros casos e outros exemplos e relatos nessa parte também, tá certo? Então, essa é uma brochura bastante importante para gente, que eu acho que vai ajudar muito aos educadores e aos alunos que né, fizerem uso dela. A ideia é que ela realmente seja bastante utilizada. Ela será, terá também uma versão impressa, é, mas por enquanto vocês vão ter acesso a somente a esse link, mas depois há o link é, disponível no Wikimedia Commons, dessa versão atualizada. Já tem o link lá da versão antiga, mas, claro, é, essa versão vai ser mais completa do que a antiga, né, e ela é bem... É, bonitinha, ou melhor, não só bonitinha, bonitona, muito bonita, tá muito, tá o design está muito bom, inclusive é, o Edward Porto que está fazendo aqui a nova versão desse é, da arte dessa dessa brochura. E aí aqui tem várias informações, eu não vou entrar né em detalhes porque eu já mencionei, mas vocês então podem é, de fato, dar uma olhada e ajudar a gente a ver se está tudo completo, se está tudo bom, se vocês querem ver outras informações também, se vocês entendem. Então, é isso. É, eu acho que o pessoal já deve ter deixado o link aí no chat, mas depois eu posso deixar também, tá certo? Para vocês é, poderem nos... É, se vocês puderem nos ajudar, será ótimo. Né? Acho que no espírito wiki de voluntário, né, de tentar fazer algo colaborativamente e ter essa ajuda, nessa né, parceria dos nossos eh, participantes aqui hoje, né, dos interessados justamente em educação e Wiki. Então, se vocês puderem, até dia 22 de novembro, que é o próximo domingo. Bom, aí como eu disse, nós temos as gravações né, dessas oficinas no YouTube, nós temos uma playlist no YouTube, nós temos eh, também no Wikimedia Commons, esse slide eu já costumo passar, aqui tem o link encurtado para quem quer eh, ouvir ou ver essas oficinas no YouTube também. Tá certo? Todas as edições estão lá. E aí, é, mencionando rapidamente algo que eu já mencionei na, na oficina anterior, nós estamos, além da brochura, que é uma atividade muito interessante, muito legal, nós também estamos desenvolvendo é, vídeos educacionais, né, para ajudar é, quem está entrando nesse universo, né, no universo Week. Então, nós já fizemos o primeiro, que é como criar uma conta na Wikipédia, já deixei ali o link também para quem quiser é, ter acesso a esse vídeo. E aí os próximos são como usar uma página de testes na Wikipédia, como carregar imagens no Commons, como inserir imagens do Commons na Wikipédia, como inserir referências na Wikipédia e como inserir pré-definições na Wikipédia. Então, são, né, são é, atividades básicas ali na hora de fazer suas primeiras edições na Wiki, mas que muitas pessoas têm é, dificuldades. Né? Então, a ideia é que esses vídeos seriam justamente para facilitar essa entrada. E aí, é, enquanto a gente não termina esses vídeos aqui, que vão é, a gente vai terminar provavelmente nesse próximo mês. É, a gente já tem aqui na página do Isocactus, que é o nosso Valério, nosso querido Valério, é, ele tem uma página, uma, uma página dele na Wikipedia que ele criou, que tem ali algumas sugestões de vídeos é, sobre alguns assuntos, então como, nome, como criar nome de usuário, como criar uma conta, como usar uma página de discussão. então essa página dele já tem ali algumas opções, se vocês quiserem. Alguns vídeos não estão em português, alguns estão, são um pouquinho mais antigos, mas por enquanto, enquanto a gente ainda não termina nesses vídeos, é isso daqui que eu deixo como é, referência e sugestão para vocês, certo? Aqui, mais alguns vídeos da página do, do Valério também, né? Os, pilares, os cinco pilares, Wikimedia Commons, o programa de educação da Wikipédia. E aí, bom, para finalizar, lembrando que é, para é, que essa rede de apoio funcione, é importante que assinem essa, a página de participantes do portal, da, das oficinas, que nos ajudem a planejar as próximas oficinas através do formulário que eu sempre passo também. Aqui tem um link encurtado, se vocês quiserem preencher esse formulário. Também vou deixar o link no chat depois. E aí, caso você tenha é, outros projetos que você conheça ou que queira, você queira apresentar numa próxima oficina, pode entrar em contato com a gente no e-mail wmnobrasil@wmnobrasil.org que a gente pode conversar com vocês. É, além disso, o Slack, né, que é a, o lugar que a gente tem se reunido para conversar, a gente soltou no mês passado um questionário para entender o que, que vocês é, gostariam de ver na plataforma. Então, caso você ainda é, queira participar, tem esse questionário lá, que ainda está aberto para participação, tá? E aí, nos próximos meses, a ideia é que a gente faça um, um post no blog do Movimento Brasil, e a gente pede, então, se você tiver interesse em inscrever, para o blog do, do Movimento Brasil, contando o seu projeto educacional, entre em contato com a gente também. em caso você queira se inscrever na newsletter de educação na, da, da Educação Wikimedia, é, você pode também participar, claro, é aberto o espaço, mas aí se você quiser falar com a gente, para que a gente possa te ajudar a participar dessa newsletter, também é uma opção, tá certo? Deixei o link aqui para tudo, depois posso passar no chat também. É, lembrando que para participa, participar das próximas oficinas é preciso fazer uma inscrição prévia. É, o convite é sempre atualizado para os participantes anteriores, né, das edições anteriores. E você pode também fazer uma sugestão de tema para a gente no Slack, por e-mail ou preenchendo aquele formulário. É, e aí agora eu vou fazer um anúncio também. É, esse é essa é a minha última oficina é, que eu vou apresentar. É, eu estou deixando a equipe profissional do IKMovimento Brasil e vou continuar somente é, como voluntária e membro do grupo do IKMovimento Brasil. É, recebi uhum. uma outra proposta de trabalhar então na, na Fundação Wikimedia nesse momento, com o um lá e aí eu estou é, indo para essa nova etapa, e aí quem vai me substituir nessas oficinas, inclusive na, na próxima oficina do mês que vem, é o nosso querido Célio Costa Filho, é, que é atualmente nosso é, gerente administrativo do Wikimovimento Brasil, mas ele é, já tem anos e anos de experiência Wiki, é um dos nossos Wikimedistas mais antigos, desde 2001, aí, e que tem também uma experiência muito grande com a educação, e ele vai ficar, então, à frente dessas oficinas nos próximos meses. Beleza? E aí, bom, aí agora é a nossa, já, já passou um pouco do tempo, inclusive bastante, então agora a gente vai ouvir os nossos é, palestrantes. É, em primeiro lugar, a gente vai ter a fala do Luiz Felipe Silvério Lima, né, como eu disse, ele é do Departamento de História da Unifesp, e depois o Rafael Pez, então, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, e aí, só lembrando que a próxima oficina é no dia 16 de dezembro, das duas às 16 com o nosso querido Célio apresentando. E eu só assistindo, gente. Então, é, deixa eu parar de apresentar aqui a minha tela. E aí, passar a palavra, então, para o Luiz. Luiz, você pode apresentar agora? Ok, perfeito. Bom, primeiro, eu queria agradecer é, a, a Giovana por o convite, por ter organizado tudo e etc. Ela acompanhou o início disso daqui muito contente que o João também esteja aqui, que o João foi a primeira interlocução, uma das primeiras interlocuções que eu tive com o pessoal uh, uh, do Movimento e que ajudou bastante, me deu, ensinou o caminho das pedras, etc. E muito legal saber que o Célio está assumindo isso aqui, porque o Célio foi outro <risos> que também ajudou bastante. O Célio foi até a Unifesp da Oficina, então foi, foi bem legal. né? É, então, estou bastante bem contente. Estou contente de ver a Heloise e, e a Aline aqui. Eu tentei demover a Aline, a Heloise nem perguntou se... Nada, mas a Aline eu tentei demover, mas elas vieram, então agora, agora eu tenho que falar as coisas como elas foram, <risos> e não dizer como eu imagino que elas tenham sido. Né? Uh, então, eu vou começar apresentando aqui. Né? Uh, vamos ver se eu acerto aqui de vez. Ah, perfeito. Está é... abrindo aqui ainda. Ah, agora então... abriu, isso. Ok. Então, eu vou ficar aqui. É, então... é... Luiz, só para avisar, eu vou ficar aqui ouvindo você. Se você precisar de alguma uhum. coisa, Perfeito. você pode falar, tá bom? Tá bom. Eu só controla o meu tempo, que eu tenho péssimo hábito de falar demais. Beleza, então, pode então, deixar. Então, se você puder me avisar, é, é 30 minutos, mais ou isso, menos? Isso, Tá, quando tiver 20, você me dá um, dá um grito? Beleza, dizendo, Olha, você já falou 20 eu, eu vou ter que correr, provavelmente tá? tá Obrigado. Imagina. É, então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco o resultado de um projeto que a gente desenvolveu lá na Unifesp, né? Eu quando é, comecei coordenando isso, o Bruno Farker e, e o Max Mendes, né? É, é, e, e que eu, para essa fala, eu chamei de História Moderna na Wikipédia, editando verbetes do, no curso de História da Unifesp, né? é Basicamente, a, a ideia surgiu né, a partir de coisas que a gente já tinha lido, né que é pensar o uso da Wikipédia como atividade de extensão e de ensino em cursos de graduação. né Tinha a, a experiência que eu já conhecia lá a, da, da Juliana Marques, lá, lá na Unirio, né nos o curso, cursos de História Antiga, que ela, que ela dá lá no curso de História da Unirio, e também aí, via as coisas do João, eu acabei... Uh, também com as coisas que, que foi a na da Casper Libero, então isso serve um pouco também como base para a gente pensar isso. No fundo, uh, uh, o que a gente sempre pensou em relação à Wikipédia, né, é que um, é um espaço muito interessante para juntar uh, tanto a, as atividades de graduação mesmo, de ensino, mas também pensar a extensão, quer dizer, pensar essa interface é, é, é, da universidade com a sociedade. Né? E, e Isso tem algumas implicações interessantes que eu vou tentar pontuar. Né? Então, um pouco a ideia aqui é pensar isso, discutir com vocês, e ao mesmo e a partir de um, de um relato de uma experiência, que foi o relato da experiência do projeto História Moderna na Wikipédia, que foi parcialmente financiado uh, por meio de bolsas de monitoria lá na Unifesp. Né? E, e, e a, em uma das, das funções dessas bolsas de monitoria, do programa de monitoria, era para trabalhar com a Wikipédia em sala de aula. Né? É, o programa uh, uh, durou do segundo semestre, e, e vou explicar porque estou usando o passado aqui, do segundo semestre de 2018 até o segundo semestre de 2019, né? uh, então, e a, onde a edição de verbetes era um dos métodos de ensino e avaliação em duas uh, unidades curriculares uh, de História Moderna, História Moderna 1 e História Moderna 2. Uh, ao contrário, <risos> foi interessante ouvir a Joana falando Uh, sobre isso, a gente, por conta da pandemia, por conta do Covid-19, a gente pausou isso, a gente não fez isso, por quê? Porque o semestre foi suspenso, voltou no meio, a gente ficou um pouco perdido, então, uh, primeiro semestre a gente acabou não fazendo isso, e agora a gente vai retomar o segundo semestre, e começou hoje, eu acho, inclusive, eu acho que hoje o primeiro dia do semestre, segundo semestre 2020, e agora a gente, em História Moderna 2, é, História Moderna 1 é no primeiro semestre, História Moderna 2 é no segundo, a gente vai retomar uh, uh, o projeto do História Moderna na Wikipédia. Né? E, uh, quando a gente pensou esse projeto, uh, ele tinha né, algumas coisas que eu já, já, já falei, mas tinha uma relação com essa interface que uh, os recursos digitais, ou que esse campo maior, que se chama de humanidades digitais, uh, que é um campo muito... Uh, forte e que tem bastante produção, até a gente publicou um artigo sobre isso, que eu vou falar no final, com a, a pensar isso com as atividades de extensão. Então, fazia um, a Wikipédia permitir essa interface. né? Outra coisa que motivou a gente pensar isso é que os, os estudantes fazem uso da Wikipédia, entre outras plataformas digitais, mas fazem muito uso da Wikipédia. E, e isso é algo que a gente precisa, como, como docentes, né, dos centros universitários, da conta, pensar nisso. Quer dizer, como é que eles utilizam e como é que eles podem utilizar isso na formação deles, seja como bacharéis, mas sobretudo como licenciados, como futuros professores. Né? Então, quer dizer, pensar a Wikipedia como uma ferramenta pedagógica no duplo sentido, né? tanto no curso de graduação, mas também futuramente eles utilizando isso como professores do ensino básico, professores e professoras do ensino básico. Uh, um outro objetivo que a gente tá, tinha pensado era essa possibilidade da comunicação do conhecimento acadêmico para um público mais amplo. O que é interessante na Wikipédia, porque não é uma coisa de uma mão só. Né? Isso isso que é o interessante, que é um uma outra preocupação que a gente tinha, que é pensar isso como um trabalho colaborativo, né uh, uh, uh, no sentido tanto um pouco que o La Fuente fala da, ci, da ciência dos comuns, né mas também as propostas, mesmo do Boaventura sobre o que, que é do Boa Ventura de Souza Santos, sobre o que, que uh, uh, deve ser a extensão como um marco refundador da universidade. Né? Então, quer dizer, como a gente pode produzir conhecimento uh, uh, uh, com a sociedade, ou pensando isso com a sociedade. Né? Uh, ao mesmo tempo, também criava uma prática interessante dos próprios estudantes, uh, deles produzirem colaborativamente e saberem que o trabalho deles poderia ser Uh, uh, ter um fim uh, uh, e que, que ele poderia ser continuado, então isso é uma, uma discussão interessante, quais os limites da autoria, que é uma grande questão, né, uh, uh, dentro da universidade, mas no mundo contemporâneo, o que, que, é, que é a autoria hoje em dia, né, e no, no sentido muito prático mesmo, né, que é uh, fazer com que eles tenham, uh, estabelece uma prática de pesquisa, porque se se dizer, na né? História moderna 1 um e 2 são disciplinas para o primeiro ano, para o primeiro e segundo termos do curso. Então eles uh, saem de uma cultura escolar uh, do ensino básico e caem de paraquedas na universidade e com todo outros outras práticas, outras culturas, uh, uh, uh, uh, outros funcionamentos, né, de produção de conhecimento uh, e de redação e do que, que é do que, que é escrever. E ali havia um exercício interessante que era, bom com a coisa que é necessário citação, é necessário referência, isso obrigava, praticamente, na própria plataforma, indicava a necessidade disso. E, do mesmo modo, tentar traduzir né, e exercitar a redação tentando trabalhar com diferentes registros, quer dizer, não só o registro de escrever o trabalho do final de curso, mas escrever um texto que seja rigoroso, porém, numa linguagem que seja, ao mesmo tempo que seja acessível. Então, então, por conta de tudo isso, nos pareceu que trabalhar com a Wikipédia era uma experiência muito interessante. né? É, e aí, um pouco, quando tava estava conversando com, previamente com a Giovana, ela, a gente estava falando algumas coisas, e, e uma das coisas que me pareceu que talvez fosse interessante falar é... é nesse relato, em, em indicar para vocês, a partir dessa experiência que a gente teve, uh, uh, alguns apoios imprescindíveis e ferramentas úteis para nesse processo. Né? Uh, e uma coisa que eu queria destacar é o trabalho com monitoria. Né? É, é, é. Desde o início, a gente pensou essa atividade, que essa atividade seria só funcionaria com uma equipe de monitoria e de fato isso se comprovou, né? a equipe de monitoria foi central, quer dizer, o trabalho dos, dos alun da, das alunas, né, sobretudo uh, estudantes, uh, uh, uh, mulheres, uh, uh, da graduação, teve um momento, acho que teve uma uma, uma orientanda minha que trabalhou como monitora, uh, sendo da pós-graduação, foi central. Né? Uh, uh, o, o engajamento das monitoras e a interlocução, né, uh, foi o que permitiu a interlocução entre as turmas, os grupos e os docentes, quer dizer, Acho que isso é uma coisa, para mim, fundamental e que eu queria destacar aqui. Quer dizer, o trabalho com a, a, a, o, as equipes de monitoria dá um outro sentido a essa prática, uh, em, em várias dimensões, tanto em termos dessa interlocução, mas também do próprio aprendizado uh, das graduandas e dos graduandos com, que, traba, que trabalham na monitoria, Uh, uh, entender um pouco como funciona um curso de graduação, como é que se pensa e refletir sobre isso. Né? Um outro um outro uh, apoio que foi importante foi que, desde o início, uh, eu, eu acabei buscando, o, o, o, entrando via a Universidade, aí tinha lá os projetos, aí tinha um e-mail, mandei um e-mail, uh, foi respondido, indicaram o um e-mail do João, falei com o João, o João deu contato com o Célio, e, em suma, o, o, o suporte. Uh, uh, do pessoal daqui foi central, desde a formatação do projeto, a gente delimitar mais ou menos o que a gente queria, a gente começou a fazer isso, acho que a, a disciplina começava em agosto uh, de 2018, a gente começou a trabalhar com isso, acho que no início do ano, então, a gente teve um semestre, um pouco menos de um semestre, para montar as coisas entender como é que funcionava, né, uh, uh, então, desde a formatação do projeto, depois com as palestras que a gente assistiu, a gente foi até o Neuromate lá na USP para assistir palestras, que, que foi o Célio que deu, eu, eu, a Giovana até me mostrou onde estavam as fotos, mas eu, eu não localizei, eu ia até projetar aqui, mas eu, eu, eu perdi a referência. Os passos básicos da edição, localização e seleção dos verbetes, e aqui é uma coisa importante, né? como é que se escolhem os verbetes para serem editados, né? então, uma, uma, uma dica muito boa foi pensar, usar as páginas do Wikiprojetos, então, no caso era História e Sociedade, e ali tem, ali, indicando quais são em esboços quais são de referências, quais têm revisão, e você, a partir disso, você trabalhar, e o uso do, do dashboard, que realmente é uma ferramenta uh, absolutamente central. Uh, eu, aqui é a página do Wiki, o projeto História e Sociedade. Eu devia ter, eu fiz um print um screen meio besta aqui, na verdade, uh, porque o, o que interessa não está aqui, agora que eu percebi. Mas uh, uh, uh, no final aqui, que está escrito para especialistas, melhore os artigos existentes, uh, é onde. Então, uh, para baixo daqui, é o que está interessado. Então, categoria de revisão sobre história e sociedade. Eu devia ter feito uma coisa um pouco mais decente. Bom, tudo bem. Uh, já foi. Peço desculpas. Né? Mas, de qualquer modo... E aí existem para várias áreas. Né? Então, no caso de história e sociedade, é porque a gente está trabalhando com, com disciplinas na área de história. Mas existe para várias coisas. Uh, uh, uh, e vale a pena, porque a partir dali você sabe quais verbetes estão... Uh, que categorizados como esboços, quais estão ditos que são de revisão, quais estão ditos que são de referências, uh, e, e, portanto, uh, quais você pode mexer, uh, uh, quais seriam mais úteis, na verdade é isso, quais seriam mais úteis, a partir da classificação da própria comunidade Wiki para serem mexidos. né? Então, quer dizer, a sua colaboração já, já parte do pressuposto que você está acompanhando o que está sendo discutido na comunidade Wiki, o que eu acho que é uma coisa bastante interessante. né? Uh, e aqui o dashboard, que uh, uh, acho que na apresentação da, da Giovanna já, já ela mencionou, acho que até já mostrou, né? então né que é um painel de controle externo que serve para você acompanhar. Eu, eu vou depois voltar a, ao dashboard, porque algumas, alguns dados eu vou passar aqui. Esse daqui é do História Moderna 1, quando o, o foi o, o Bruno Fiker que, que, eu, que supervisionou essa disciplina, e aqui exemplo, tem a página de abertura, né? aqui a, a, a, na esquerda da tela, e à direita tem alguns verbetes, são vários verbetes, e aí tem os dados, vou projetar de novo, né? então isso é super super útil, e aqui tem a página uh, relativa a, a, a, ao dashboard, como aparece uh, no, na, na Wikipédia mesmo, e essa daqui é a do segundo semestre de 2018, que eu ministrei, e aí, você tem o, o, quem são os participantes, que são eu, uh, uh, os monitores, né? E também uh, os grupos, e os quais são as tarefas, ou seja, quais são os verbetes que tem que fazer, qual é a revisão, quem é responsável por rever esse uh, uh, uh, verbete, né? Então, uh, e aí eu vou explicar um pouco como isso funcionou. Tá? Uh, então, como disse, começou no segundo semestre de 2018, né? Então, foi a primeira experiência depois dessa, dessa, dessa, dessa parte preparatória, em História Moderna 2, né, no segundo semestre. E Eu eu sou o LF aqui, uh, uh, uh, fiquei responsável pelo, pela turma do Vespertino e o Max pelo Noturno. Uh, e a gente resolveu fazer, optar por caminhos diferentes, a gente foi fazer experiências a partir do que a gente ouviu nas oficinas que a gente teve, nas conversas que a gente teve com, com o pessoal uh, uh, do Wikimedia Brasil, do, do pessoal dos usuários do, uh, da Wikimedia. É, então, eu, por exemplo, resolvi fazer quatro verbetes editados por grupos, né, por quatro grupos, sob supervisão dos monitores da turma. Então, os, então cada grupo tinha um monitor uh, uh, responsável por aquel, aquele grupo. Né? O, o Max resolveu fazer um, uma, uma, uma outra experiência a partir de uma sugestão também que foi dada na oficina, que é a turma inteira fazer... Uh, uh, uh, editar um verbete coletivamente. E, na verdade, não era editar um verbete que já existia, mas sim um verbete que eles criaram praticamente do zero. Né? Então, no Vespertino, a gente escolheu os verbetes como esboço, ou que precisavam de revisão, segundo a classificação da própria Wikipédia, né? e com a ideia que, isso acho que é importante dizer, é não fazer terra arrasada do que já havia, né? mas aproveitar o existente para a partir dali construir o verbete. Ou seja, olhar e falar: olha, alguém contribuiu com isso daqui, vamos ver como é que está, vamos dialogar com o que foi produzido antes, vamos complementar, vamos, vamos conversar com o que está sendo produzido. Né? O Gervásio escolheu naquele momento Fronda, da Guerra da Sucessão Espanhola, Restauração, Revolução Gloriosa. A Aline fez um desses daqui, eu já não lembro, mas qual que é? Ela pode até depois falar um pouco mais sobre como é que foi a experiência concreta dela na montagem é, é, desse verbete, desse é, na edição desses verbetes. E o pessoal do Noturno criou o verbete Crise Geral do Século XVII, que é um, um, um tema importante uh, da discussão historiográfica e assim por diante. Tá? É, aqui, é, aqui tá, para ver um pouco mais, o que, que é o dashboard? Né? Então, vocês vejam aqui, né? então tem uh, e aí um pouco os números, né? isso que é interessante, dizer, você tem o, o verbete Revolução Gloriosa pela turma, né? desde que a turma começou a trabalhar, aquele grupo começou a trabalhar com a Revolução Gloriosa, uh, uh, adicionou uh, uh, 42 mil uh, uh, caracteres né? uh, uh, naquele verbete. Teve 32 mil visu... mais, quase 33 mil visualizações. Isso aqui é um recorte que eu fiz uh, mais ou menos do início do semestre, acho que foi isso, se eu não estou equivocado. Isso, isso aqui no um processo da edição do, do verbete, uh, do final, o verbete a gente terminou de editar em dezembro de 2018, eu acho. Uh, aí uh, eu comecei a contar, né, que eles colocaram no ar, né, e até esse print screen tem, foi mais ou menos um print screen que acho que durou de um espaço de três meses mais ou menos, uh, e, e, que, e que depois isso aqui tem está no artigo que a gente publicou, né? Uh, então isso dá um pouco a dimensão do que é um artigo, sobre Revolução Gloriosa, que é um episódio da história da Inglaterra, uh, o número de visualizações que tem em três meses, e também a quantidade de caracteres que foram uh, uh, adicionados por, pelo grupo. Né? Os grupos eram grupos relativamente grandes, acho que oito ou dez integrantes. Né? Então, isso é interessante pensar, isso dá uma, dá uma dimensão do trabalho, uh, uh, uh, tanto em termos né, quantitativos, mas também a recepção e as possibilidades de visualização uh, desses uh, verbetes. Né? É... Então, eu fiz umas contas, né? uh, uh, se a gente somar os quatro verbetes, né? o Revolução Gloriosa, Ação da Independência, a Fronda, Guerra da Seção Espanhola, e eu não sei porque aqui duplicou, mas tudo bem, uh, foram 22 mil palavras, mais ou menos, o equivalente a 60 laudas, 61 páginas do Word. Né? O verbete Revolução Gloriosa sobre restauração da independência, Revolução Gloriosa, é, tem mais ou menos 23 páginas, por exemplo. Então, ou seja, são textos largos, são textos grandes, quer dizer, é um trabalho, realmente, é um, é um trabalho vultuoso, isso é interessante perceber. Tá? Na verdade, eu falei, eu, eu falei equivocado. Isso daqui é dois meses de visitação entre início de dezembro e final de janeiro. Então, isso, aqui, isso daqui são dois meses de visitação somente. Tá? Bom. Aí no segundo semestre, aí no, no ano de 2019 a gente continuou uh, uh, com a experiência em história moderna 1 e 2. né? A história moderna 1 foi oferecida pelo Bruno Faichler, né? é História Moderna 2, uh, a gente dividiu. Eu, novamente, eu dei, só que agora eu estou no noturno, e o professor Max deu a turma do vespertino. E a gente fez experiências novamente diversas. né uh, Em História Moderna 1, pelo Bruno, e, e História Moderna 2 comigo, o esquema foi mais ou menos o mesmo. né A gente organizou mais ou menos do mesmo jeito uh, uh, que, que eu tinha feito antes. um grupos de 8 a 10 alunos, verbetes em forma de esboço ou com carex de referências. Parte das aulas era reservada para que uh, do, o docente e a equipe de monitoria uh, falassem sobre questões das dúvidas A gente também fez plantões, eu esqueci de colocar aqui. Então, teve um pedaço que foi feito fora da aula, que eram plantões para a gente organizar isso. A monitoria, nesse sentido, foi absolutamente incrível, porque assim, sempre trabalhando com os estudantes, isso foi muito legal, né? Uh, fazendo várias reuniões assim por diante. né? E no, na última aula do semestre, um seminário curto, na verdade, para que os grupos apresentassem os seus verbetes, não tanto pelo conteúdo, mas do ponto de vista metodológico. Qual que era a ideia aqui? Tentar mostrar como é que o verbete estava, como é que ele ficou, quais foram os problemas encontrados, quais foram as soluções aplicadas para cada caso, o que foi necessário adequar né? uh, uh, e, assim, uh, e pensar isso em relação ao, ao suporte e ao público-alvo, que era um público mais amplo. Né? Eu esqueci de dizer, eu vou retomar isso, que um peda um bom pedaço desse trabalho fez com que os, com que as turmas, com que os, com os estudantes tivessem que ir consultar muito a biblioteca. Né? Então, o trabalho na biblioteca foi central para isso. Né? então Isso também é uma coisa que, como é feito, eu achei muito interessante. E também nas bases de dados, bases de artigos e etc. Isso tem uma questão, que eu vou falar no final, Uh, uh, uh, mas que o, o trabalho de pesquisa bibliográfico e em alguns casos até mesmo de fontes, porque buscaram fontes para colocar uh, uh, uh, nos verbetes, é, foi incrível. Eu acho que um trabalho, um trabalho uh, mais vou usar o termo que eu acho muito equivocado, tradicional ou trabalhos, avaliações que em geral nós damos uh, nos cursos de graduação uh, uh, não não não funcionam tão bem assim, entendeu? É, bom, é, em Moderna 2, o, o Max vai fazer um trabalho em duplas. eu, eu Sim, eu tiro o chapéu. É, mas que ele disse que deu muito certo. né? Então, é, porque nós temos mais ou menos 60 a 70 alunos por turma. Então, é uma coisa como 30 duplas, mais ou menos. E cada dupla selecionava verbetes para editar a, a partir de verbetes como esboço. Eles que foi muito interessante. Que o resultado... Isso também é uma coisa, o resultado é desigual, porque depende do envolvimento do grupo. Os, a minha impressão é que o trabalho dos grupos, ele acaba saindo mais uniforme. Uh, o trabalho das duplas, pelo que eu percebi, ele varia muito do engajamento de cada dupla. Tá? Bom, aqui, assim, aqui, é o, o, o, o, é, os nomes, é, isso, que é interessante é que isso aqui é de Moderna 1, com o Bruno, sabe? então você tem o nome dos editores são os grupos, então, Unidos de Picuro, Coletes Amarelos, Os Confrares, Lobbets, os nomes mais Illuminati Moderna, Meninas Sereias, eles foram definindo os nomes que eles quiseram, né? Então eles criavam um usuário que era o usuário do grupo, né? Tudors 2.0, e aí os artigos que eles uh, fizeram. Então, Santa Casa de Misericórdia, Lourenço Vala, e assim, e assim por diante. Tá? Uh, quais são os gargalos? Que acho umas coisas que a, que a Giovana. Uh, perguntou. Acho que um dos gargalos grandes foram os verbetes que estão sob observação. Então, o um exemplo é a Revolução Francesa. Sequer possível mexer na página de teste. Então, alguns verbetes que são mais polêmicos, ou que têm muita mudança, ou que têm muito, muita visitação, eles estão travados. Para, para os usuários que não têm uh, um, uma longa história uh, na wiki, que não têm status... Uh, de editor e etc né então isso isso é uma questão né Quer dizer, então o uh, é, que faz com que a gente pense é, acho Luiz, que é uma coisa que foi... desculpa, desculpa te é, só para avisar que já foram 20 minutos tá certo legal ótimo eu estou terminando é. ótimo é, então que a a é, que acho que é uma questão importante que, que é pensar seguir a, a própria as próprios caminhos propostos dentro uh, da comuni pela comunidade Wiki, ou seja, vamos trabalhar com os artigos que estão sujeitos para revisão, que estão sugeridos que estão como esboço ou que estão sem referência, assim por diante. Né? Um outro gargalo, uh, que são as questões com a lusofonia, né? uh, no seguinte sentido. Isso, na coisa da historiografia, tem, tem uma questão que é uh, temas muito uh, sensíveis uh, para a história de Portugal, que para nós não fazem nenhum sentido, Uh, acabam gerando polêmica, isso é engraçado, mas uh, também a questão uh, uh, da escrita. Né? Então, uh, Antônio, Antônio e coisas do gênero, então, e, isso são coisas que precisam estar tá um pouco claras, que, bom, se o, se a pessoa que vai fazer a revisão, se o, se o editor que for fazer a revisão, o usuário que for fazer a revisão do seu artigo, uh, dentro da Comunidade Wiki, ele é uh, uh, português, ele for português, ele provavelmente vai mudar... O, o texto, e isso gera um certo incômodo, o que é interessante uh, pontuar aqui. né? E um outro gargalo, aí sim, uh, mais específico, aí da área, é, uh, é que muita um, um bom pedaço da bibliografia que existe, para dar suporte, dar apoio, informar, uh, e, e os próprios alunos trabalharem em verbetes mais específicos, que não são de história de Portugal, história da América Portuguesa, do Império Português, Uh, estão em língua estrangeira, sobretudo em inglês. E né? uh, isso é um problema para trabalhar com a graduação no primeiro ano. Né? Uh, e também mesmo para referenciar. Então, isso foi uma das questões. Né? Então, não sei que verbete que era... Uh, e, e ainda quando a é, história da França, que quase tudo está em francês, Aí você encontrar alguém no grupo que lê francês. Isso, por um lado, tem um efeito pedagógico interessante, que é fazer eles correrem atrás das coisas, mas também complica um pouco o desenvolvimento desse trabalho. A gente tentou, nesse sentido, pensar, isso, na verdade, quem começou a propor de um modo um pouco mais efetivo foi o Bruno, pensar que tipo de bibliografia a gente poderia já previamente selecionar para indicar para eles, né? indicar para os grupos. Uh, mas isso é uma questão a se pensar, porque alguns verbetes uma, são muito específicos. Né? Uh, então, isso são alguns gargalos. Pensando nos resultados, além dos verbetes, propriamente. Né? Então, uh, uh, um resultado uh, foi o artigo que eu falei para vocês, que uh, é capitaneado pelo Ferla, que é um colega que trabalha com, na área de humanidades digitais, ele resolveu fazer um artigo contando experiências no ensino uh, de graduação, Uh, no curso de graduação uh, lá do, do curso de história da Unifesp, uh, que uh, trabalhasse com mulheres com mulher digitais. Né? É, é, é, o artigo era para envolver mais pessoas, mas por conta dos prazos ficamos somente dois projetos. Eram quatro projetos que, eram, que iam ser descritos, mas é agora claro, ficaram dois. Um do próprio Ferla, que é o, ligado ao Policeia 2.0, ligado ao, ao laboratório de, de cartografia histórica deles, o INACO e eu e, e, e, e o Bruno com, uh, falando por, do, do projeto da Wikipedia, né? Então, isso foi um texto legal. Uh, óbvio, é um texto um pouco... O que eu estou falando aqui está no texto, está então, uh, nesse artigo, então, não, não, é, um, é um artigo menos reflexivo e mais uh, com caráter de relato, mas eu acho que uh, é interessante. O Max, mais recentemente, em parte por conta do pessoal do História na Wiki, que eles estão pensando isso é uma coisa legal, como é que a comunidade dos historiadores pode usar a Wikipédia ou a Wikimedia em, em, em, em termos mais gerais, e o Max fez um pequeno vídeo, um wiki-relato sobre, sobre a experiência da gente. Né? E o que eu acho que, para mim, é, é, é o resultado, esse sim é um resultado importante, é o, o, o quando foi muito interessante porque quando eu, eu, eu divulguei que eu ia fazer essa fala né, aqui uma uma aluna uma estudante postou né, retweetou, né e, e eu acho que isso aqui acho que é o grande resultado desse projeto e eu vou ler uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na universidade é o trabalho de edição de verbetes da Wikipédia para a disciplina de história moderna 2. Daí um exemplo de que é possível tornar o conhecimento acadêmico acessível para além da nossa bolha. Quer dizer, eu acho que isso é, o, isso é o grande objetivo do projeto. Dizer, assim, o grande resultado é isso daqui, né? quer dizer, é uma experiência pedagógica, uma experiência de produção de conhecimento, uma experiência de interlocução, uma experiência da gente pensar a, a produção a, a, a, a, na universidade de, de maneira interessante. Para, para mim isso, isso é o grande resultado importante de todo esse processo, tá? Então, mais ou menos é isso. É, o, o, o, aqui está a referência do artigo que, que a gente escreveu, o, e o, o artigo que eu mencionei da Juliana, uh, e também o que fala sobre a experiência do projeto Wikipédia na, na faculdade Casper Libro, que o, o, o João também está ligado a isso, e assim por diante. Era mais ou menos isso. Eu espero ter uh, sido claro, né? Uh, uh, e uh, querendo saber o que, que vocês acharam. E depois, Aline e Heloise, me corrijam uh, uh, das coisas que eu falei de modo equivocado, por favor, tá? E também contem a experiência de vocês, uh, a partir da perspectiva de vocês, disso que eu falei. Obrigado, gente. É, Luiz Felipe, obrigado a você pela, por essa grande apresentação, eu acho que eu digo por todos que estão aqui, que eu adorei ver é, a sua apresentação e saber um pouco mais. Eu já tinha até acompanhado na época, né? Eu fui eu que tirei aquela foto na, no dia que você foi no Neuromate, é, mas aí é bom é, ver a apresentação é, do seu ponto de vista, né? Entender o que, que aconteceu, né qual foi o processo de estruturação de tudo, quais foram as dificuldades, né? E até a, a, aquela parte que a gente até conversou na, na reunião sobre a apresentação, sobre pontos críticos, o que, que pode melhorar também, né? Eu acho que também gostei muito do fato de que você mencionou muito o aspecto da mentoria, que eu acho que é muito importante, acho que é a primeira vez nessas oficinas que a gente fala sobre esse assunto, então também estou curiosa para saber um pouco mais sobre é, a experiência da, da, da Heloísa e da Aline aqui, e aí é, tem algumas perguntas no chat, mas aí eu vou pedir licença então para a gente seguir para a próxima apresentação, para que né, conteça as duas apresentações, e aí a gente tenha a conversa no final com as perguntas e com os comentários de de, de você, da Luísa, da Aline também, eventualmente. Beleza? E aí, então, eu chamo aqui o Rafael pese repetindo que ele é professor e pesquisador do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rafael, obrigada por ter topado apresentar. Peço, então, que você comece sua apresentação, se você puder apresentar. Ah, e só lembrando, gente, para assistir a apresentação do Rafael na tela cheia, é só clicar Nesse, no passar o mouse em cima do, da tela da parte da tela que ele está e aí fixar na tela, né apertar o botão de fixar na tela. Beleza? É, Obrigada, Luiz Felipe. E pode começar, Rafael. obrigado Rafael. Também. Tá legal. Obrigado, Giovana. Obrigado também, Luiz Felipe, por compartilhar a experiência. E todo mundo que está assistindo aí. Eu fico bem feliz de falar um pouco sobre essa experiência que eu tive com a Wikipedia em contextualizar dentro, uh, né, do, do, vamos dizer, do mundo acadêmico, né, ali do Instituto de Física da UFRGS que a Wikipédia foi muito inspiradora para o trabalho que eu desenvolvi na universidade em relação ao conhecimento livre, onde a Wikipédia é um dos aspectos que eu apliquei, mas ela foi uma inspiração. E o que eu vou apresentar aqui, então, é um... Uh, são facetas do conhecimento livre na universidade, da Wikipédia, os instrumentos científicos, onde eu vou falar um pouco de todo o contexto uh, que eu costumo até apresentar para os alunos, para motivar eles a, a se envolver nisso. Uh, eu começo com uma pequena história né, da evolução da comunicação, uma, né, seria uma história da comunicação assim super resumida. É, Rafael, desculpa te interromper rapidamente. Oi. É, eu acho que provavelmente porque a gente está vendo a sua imagem na lateral. Ah, não, aqui ah, agora corrigiu, na verdade. Eu acho que era um problema com a minha tela, que eu não estava conseguindo ver o seu, a sua apresentação inteira, mas agora resolveu. Tá, qualquer coisa eu posso passar para a tela cheia também. Não, eu acho que, na verdade, está bom assim. É, eu acho que era só um problema meu, na verdade. Desculpa, gente. Desculpa, Rafael. Pode, pode não continuar. Tem problema. Qualquer coisa, podem interromper para a gente ajeitar aqui a tela. Desculpa. Então, eu, eu entro nessa questão da uh, evolução da comunicação, uma história da comunicação. Falo de movimentos de abertura do conhecimento, onde o Android é um deles, também tem a questão de software livre, hardware livre, ciência aberta. Como isso tudo se junta num, conter, num conceito que a gente usa ali no Instituto de Física da URGS, no Centro de Tecnologia Acadêmica, que é o conceito de hiperobjetos. E, por fim, eu vou falar um pouquinho dos... Uh, uh, né, da, da, do programa da Wikipédia na Universidade, onde é a receita que eu apliquei durante os cursos que se envolveram uh, nesse programa da Wikipédia na Universidade. Então, eu gosto de contextualizar essa, uh, essa, esse tema falando de uma evolução da comunicação, uh, uh, seria uma história da comunicação, que está associada até à, vida, à história da vida na Terra. Porque se a gente pensar como surgiu a vida unicelular, né, lá nos primórdios da, da história da Terra, né? ou pré-história, eu nem sei se antes da história, vou, agora estou com um colega que é historiador e vai questionar aqui o que eu estou falando de história ou não. Né? <risos> Mas então, lá no começo da, da origem da Terra e no início da vida, a uh, uh, a, questão, a, a, a vida era unicelular. E quando passou a, a, a ter vida multicelular, que foi um passo fundamental, querendo ou não, existia uma forma de comunicação entre elas, mesmo que fosse uma questão química de trocar né, enzimas, né algum sinal de que fazia a associação das células perceber a sua vizinha, elas se juntavam para fazer uma coisa um pouco diferente que elas não conseguiam fazer quando eram sozinhas. então foi um passo uh, singelo, mas que levou aos seres uh, multicelulares. Aí, e daí, na história da Terra e da vida, a, a vida foi, por muito tempo, muito unicelular. Quando passaram a se agrupar, a evolução tomou outro, outra, uh, outro passo. E a gente teve, em pouco tempo, comparando com o tempo geológico, a vida evoluindo para seres multicelulares, mais complexos, né? animais, plantas, animais, etc. E não dá para desassociar isso a uma forma de relação conjunta entre esses indivíduos mais isolados. Né? Bom, passando bastante tempo, né? já, aconteceu, já temos nós, seres humanos, nós aqui, teve fala e escrita. Né, a fala e a escrita e cada surgimento de uma nova uh, forma de comunicação ela transforma profundamente a sociedade né? assim uh, drasticamente no tempo da uh, onde só se falava era enfim, tinha que ter as pessoas juntas para se comunicar e, né, e tinha uma uh, uh, situações da oralidade era temporal da oralidade que podia se sofre transmissão, modificação com a passagem do tempo, né, que nem uh, né, aquela brincadeira do telefone sem fio onde as pessoas Oi, aqui pare... Oi, vocês estão... Aqui pareceu que eu perdi a conexão. É, eu acho que caiu rapidamente aqui também. É, na hora que estava falando de telefone sem fio, eu acho. É, então, foi rapidamente. então uh, sofria pequenas modificações, uma, uma, uma coisa falada ela pode se transformar com o passar do tempo. Uh, quando se tem a escrita, isso já é diferente, o que passa a transformar a interpretação do que está escrito. Mas, uh, mas mesmo assim você uh, tem uma nova forma de se organizar quando tem, por exemplo, leis escritas, né, você passa a reinterpretar a mesma lei, e tu pode pensar coisas diferentes a respeito de uma mesma lei, surge a matemática, né, ou, em função da escrita, né, e né, o, o e, e por aí vai, que que começou a formar o conceito de como uh, uma uma sociedade se organiza em leis, matemática, registros, né, de, uh, propriedades de terra e etc, né? Então a sociedade passa a se reconfigurar de uma maneira que era impensável antes. Né? Como é que se como é que se vai, como é que se pensaria em registros de nascimento, propriedades de terra enquanto só se falava era num acordo, né? No máximo põe uma linha ali, tem um muro, né, e se concorda que que se acontece de um lado, que acontece do outro do muro. Bom, a imprensa veio transformando também isso. Com a imprensa, uh, os níveis de alfabetização começaram a crescer, porque antes uh, era, era escrito à mão, os livros eram escritos à mão. Então, os níveis de alfabetização era muito baixo. era somente a, a elite da elite que tinha acesso à alfabetização, acesso a livros, etc. Né? E a imprensa é que baixou o custo uh, da disseminação de uh, texto escrito, etc., que também teve impacto também na revolução científica, transformação uh, né, de compartilhamento de informações, de observações uh, do céu, astronomia, tabelas matemáticas, logaritmos, etc., que permitiram que o próprio o conhecimento científico também ficasse mais fácil de se disseminar. E muito recentemente, vamos ver, as escalas de tempo que a gente está falando aí são gigantescas nas primeiras etapas, e quanto mais adiante aqui fala, escrita, imprensa, elas estão ficando mais curtas, e a gente tem a tecnologia digital que surgiu, sei lá, há 60, 70 anos. E ela ainda está, a gente está aprendendo a usar ela. Né? essa escala de tempo, a gente tá, a gente não sabe usar ela, e o que a gente está fazendo aqui na Wikipédia é justamente aprendendo a usar isso de uma maneira mais inteligente do que seja só reproduzir uh, o, o que se fazia antes com a tecnologia de comunicação. Né? Nesse contexto tudo, uh, eu gosto de trazer a, o conceito de tecnologias da inteligência do Pierre Lévy. Uh, ele fala da ecologia cognitiva. Nesse livro, as tecnologias da inteligência, ele define esse termo. Ele fala do meio ecológico no qual as representações no caso, as representações de conhecimento, de informações, uh, se propagam, é composto por dois grandes conjuntos. É importante distinguir aqui uh, representação de um conhecimento ou de uma informação do próprio conhecimento, ou de um sentimento, né do que está na nossa cabeça. A gente não consegue passar uh, automaticamente, exatamente o que está dentro de uma mente para outra. A gente tem que codificar de alguma forma para passar para outro. Então tem essas representações. A gente representa uh, uma ideia, um conceito por sinais, símbolos, sons e passa isso, essa representação adiante. Então é esse meio ecológico onde essas representações propagam é composto por dois conjuntos: as mentes humanas e as redes técnicas de armazenamento, transformação e transmissão dessas representações. E naquele slide anterior Uh, pelo menos na linha de baixo onde está falando a parte uh, humana uh, a gente tem uma transformação nesses métodos né Nessa, uh, nessas redes técnicas de armazenamento transformação e transmissão de representações e a aparição de tecnologias intelectuais como escrito ou informática transforma o meio no qual se propagam as representações resultando que nossa mente passa a funcionar diferente a nossa identidade passa a, a o nosso funcionamento intelectual se transforma completamente. E a questão que, que tem é, vindo muito, né pelo menos me preocupa, e eu penso nesse, nessa questão de como maximizar a capacidade de criação e troca de informações entre as mentes humanas. E eu, eu não tenho dúvida que o conhecimento livre é o caminho para isso. E seja Uh, que a gente possa passar essas representações. Se a gente tem questões de uh, de limitação, algum tipo de confidencialidade, uh, ou limitação técnica, está aqui um uh, tá aqui um, um material produzido, mas você não pode fazer cópia, você não pode adaptar ele. Ou para adaptar, você tem que gastar tanto para poder adaptar, tem que pagar o, o direito de uso, etc. Você está atrapalhando... A as possibilidades da mente humana e usar essas ferramentas para passar adiante as representações. Né? Então, a gente contextualiza isso uh, do conhecimento livre, incluindo as ferramentas utilizadas para fazer isso, vamos falar de software e hardware. Uh, tem a questão de educação aberta, que a educação seja uh, faça uso de materiais que possam ser usados, adaptados, modificados e distribuídos. Ciência aberta, muito amplo esse contexto, esse conceito, uh, se começou a falar de ciência aberta para uh, acesso aberto aos artigos, começou a se incluir acesso aos dados que geraram os artigos, uh, aos programas de computador que foram utilizados para fazer análise dos dados desses artigos, Agora se falando de instrumentos científicos que são usados para fazer uh, os experimentos, né? Os instrumentos, então, como abertos para a gente poder estudar eles, entender como é que funciona o instrumento e também inovação de código aberto, que é vamos, vamos inovar e deixar as pessoas criarem em cima e não só utilizarem nosso produto. Então, esse é um ecossistema que envolve a abertura do conhecimento em várias facetas, né? Das várias facetas delas um exemplo disso é o nascimento da www o World Wide Web que foi desenvolvido num laboratório de física a origem dele foi no CERN que é o centro europeu de pesquisa nuclear é, existia um problema um laboratório gigantesco eles queriam eles geravam dados faziam gráficos e queriam distribuir seus resultados para seus colegas como é que faz isso de maneira mais eficiente Solução do Tim Barnes Lee foi: vamos criar um servidor web, cada um pode botar o seu sitezinho, publica conforme está gerando, os colegas podem acessar os computadores um dos outros com o que eles se tornaram públicos. E, percebendo que isso era muito importante, em 1993 eles colocam isso em domínio público: as especificações para se criar um servidor web e as especificações para criar um navegador web, que é o que é essencialmente o que é necessário para fazer o o sistema de criar páginas e as pessoas pod poderem acessar. Então, é, é, que passou, funcionava dentro da internet, eles não inventaram a internet, eles inventaram esse protocolo, uh, esse sistema, tornando público, quer dizer que, uh, que, que qualquer um podia criar um servidor web sem precisar contratar um serviço específico de uma empresa, bastava ter o um computador conectado numa rede, qualquer um podia escrever um software para ler esse site, porque a especificação era aberta. Então, eu considero essa uma grande, uma grande contribuição para a ecologia cognitiva que mudou a nossa sociedade. A nossa internet é assim como ela é, graças à abertura que teve esse, esse sistema. Né? E tem esse, bom, tem esse livro do Pierre Lévy, que ele fala das tecnologias da inteligência, é muito interessante esse livro do Manuel Castells que ele aprofunda os impactos da sociedade. Isso aí no é um livro A Sociedade em Rede. E certamente tem muitas coisas mais modernas atuais que isso. Né? Veja só, em 93, vamos, lançar uns, vamos possibilitar as pessoas a fazerem sites e publicarem seus sites. E daí, em 2001, chega um maluco que vai dizer vamos deixar as pessoas editarem os sites dos outros. Vamos botar um botãozinho, editar e vamos criar uma, uma, uma enciclopédia que todo mundo pode editar. Né? Vamos dizer que isso não vai dar certo, bagunça, né? Obviamente não, foi um passo incrível, né? Então, Jim Wales, né, que teve essa ideia, ele criou a Wikipédia menos que 10 anos depois de ter a WWW no ar, né? Bom, e é por isso que a gente está aqui, a gente está falando da Wikipédia, não vou entrar em muitos detalhes, é que vocês conhecem a Wikipédia. Mas uh, tem algum ponto que eu acho que carece merece destaque, porque a Wikipédia oferece oportunidade para exercitar as, as habilidades essenciais para os tempos atuais. Por exemplo, uh, se tem uma noção de que o, o conhecimento vem de fora, né vamos dizer, uma visão... Só vai para a escola para aprender a verdade, né? Vai receber o conteúdo, né? O, a educação bancária ela prevalece. Né? Vai lá para receber o conhecimento, a informação. Que é, ele está fora das pessoas e a gente sai tá para aprender o que já está dado e dado A que traz a ponto, que traz à tona, que é a responsabilidade individual. Uh, uh, essa responsabilidade individual na construção do conhecimento, todo mundo faz parte disso. Né? Da, na história, todo mundo está inserido na história da humanidade sobre uh, como é, o, o, que, que, uh, o que, que se circula e o que, que vai para as próximas gerações. Né? A gente tem um papel ativo, não é passivo. A gente tá, até pode se colocar na posição de passivo, mas eu acho que esse, esse é justamente o problema também evidencia a necessidade de pensamento crítico frente às informações recebidas justamente volta e meia a gente ouve uma crítica ao Wikipedia dizendo oh mas aquilo ali pode estar errado no Wikipedia né é verdade alguém pode ter vandalizado um artigo cinco minutos antes chegou lá e tem um não foi revertido tem vezes que fica uma coisa absurda, fica por anos até acontece ponto é que quando uma pessoa vai ler um artigo no Wikipédia, ela tem que estar com antenada, tem que estar um pouco ligada no que está acontecendo. Será que isso aqui é, vamos olhar a fonte, etc. Apenas, esse é um exercício que deve estar presente em qualquer fonte que você leia. E se torna evidente que ali tem que estar antenado mas isso vale para qualquer lugar. Vai pegar um livro acadêmico, pode ser que aquele livro esteja desatualizado, teve um erro de digitação, né, ou a pessoa né? foi tendenciosa num assunto. Então isso vai valer para qualquer coisa que é qualquer conteúdo que é consumido. e ao mesmo tempo oferece o espaço de discussão sobre esse, sobre o que é a verdade, o que é um fato, qual é a fonte, né? Isso é opinião, não é? Então esse é um espaço rico para se discutir sobre isso. E eu acho que a questão de fake news se espalhando por aí, a gente está vivendo na era da de, desinformação, ao mesmo tempo que a era da informação, a gente está tá com o um máximo de desinformação também circulando por aí. Esse é o tipo de discussão que é importante para esclarecer esse, essas ações, a questão sobre informação, verdade, etc. Então, eu, eu gosto muito da, da Wikipédia para esses pontos também. Indo além da Wikipédia, conhecimento aberto está envolvido na ciência cidadã. Por exemplo, em em 2011 teve um terrível terremoto com um maremoto e foi seguido ainda de um acidente nuclear lá em Fukushima, no Japão. E na costa leste do Japão teve uma, uma usina que realmente teve problema no sistema de refrigeração e ela entrou em, em meltdown, né? fundiu o núcleo radioativo e se espalhou a radiação. E ao redor ali as pessoas pai e agora o que a gente faz? Pra onde é que a gente vai? A comida está segura? Onde é que está chegando essa radiação? Um monte de organização internacional chegando em cima, né o governo, a empresa, etc. E as pessoas tinham muito poucas informações do que estavam acontecendo. Elas botavam a área de exclusão. Mas e aí, é seguro beber água da torneira em Tóquio? Como é que está isso? Como é que está essa questão? Uh, e um, uh, um pessoal se juntou e, e, de e desenvolveu um contador Geiger de baixo custo. Começaram a espalhar por aí as pessoas andando de carro, de bicicleta, coletando dados e alimentando, numa, que seria uma wiki de dados. Né? Seria a Wikipédia para coleta de dados. E montaram esse mapa de distribuição de radiação. Aqui tá a região do... Uh, do acidente, aqui tem raio se eu não me engano, aqui é 10 quilômetros, talvez não dê para ver no, na transmissão, mas aqui tem um raiozinho, que eu acho que é 10 quilômetros, aqui é 20, e aqui tem uma terceira linha que é 30 quilômetros. E se eu não me engano, eles tinham feito uma zona de exclusão, onde todo mundo se, uh, tem que sair de um raio de 10 quilômetros ao redor da, da usina. E aqui ficou claro que a distribuição de radiação era bem fora, dela. não era condizente com essa situação simples de um raio, né? Tinha regiões dentro do raio de exclusão que eram bem mais seguras do que regiões fora do raio de exclusão, dependendo da, da dinâmica meteorológica da região. Então esse foi um caso onde as pessoas com acesso a uns recursos baratos, mas bem organizadas, elas conseguiram se informar mais rápido de que as instituições grandes, com recursos, né, como a Agência Internacional de Energia Atômica, o governo do Japão, a própria empresa, eles estavam, digamos, focados num aspecto, mas não conseguiram deixar as pessoas ao redor próximas. Então, o pessoal que desenvolveu isso, eles, eu tenho aqui a Safecast, o site deles, e eles foram destaque. Aqui está no blog de 2014, já uns três anos depois, eles foram parar na IAEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, eles foram nesse encontro de segurança para apresentar o SafeCast. que de uma certa maneira, eles fizeram com poucos recursos o que as próprias grandes empresas, as grandes empresas não conseguiram. Então, a gente vê essa noção de conhecimento aberto, Chegando uh, e causando impacto em outros lugares. Né? Uma questão do aqui de importância fundamental. Né? Então a gente vê. É, Rafael, só um minuto. Oi. É, só, desculpa te interromper, só para avisar que é, nós já temos 20 minutos. Tá, tá bom. Eu já estou chegando na parte do. Beleza. Então, essa parte de instrumentos científicos está a destaque ontem. Um... Um feature da Nature, aqui, 17 de novembro de 2020, falando das tecnologias uh, Faça Você Mesmo, como Democratização da Ciência, Aqui um artigo mais antigo na Science, em 2012. Daí tem exemplos de hardware aberto uh, do próprio CERN, fazendo instrumentos de altíssima, altíssimo nível também, lançando tudo aberto, com desenhos, tudo livre para uso. Uh, e a gente usa um conceito no Centro de Tecnologia Acadêmica da URBIS, então que busca juntar tudo isso, é o conceito do hiperobjeto, que é o, o conceito utilizado no CTA, que é, são instrumentos científicos, educacionais, ou industriais, seja lá o que for, que com, uh, junta o mundo, digamos, da documentação livre, software livre uh, e hardware aberto livre. E ele entrega, integra os distintos movimentos de conhecimento livre. Tem alguns exemplos aqui de sistemas de aquisição de dados, uma fresadora para fazer placas de circuito impresso, uma máquina CNC, detetor de raios cósmicos para a ciência cidadã, né, tudo usando esse conceito de integração de tecnologias livres para todos os aspectos. Sobre a Wikipédia na universidade, aqui eu apresento alguns cursos que eu tive envolvimento é, foram três cursos, que eu fui professor e envolvi os alunos para contribuir para a Wikipédia. Desde 2012, teve o curso de Física Geral 3, é um curso para engenharia, né, tiveram algumas edições, depois eu posso mandar o link, aqui o PDF está com o link, eu posso mandar o PDF também, pode colocar um lugar, tem todos os links das edições do curso, essas últimas quatro edições desse curso, as páginas em si se perderam. A Giovanna me explicou que teve uma mudança em função do módulo de segurança. A gente tem acesso apenas às páginas de discussão, que é onde tem a parte mais interessante mesmo. Curso de Instrumentação Física e um os métodos computacionais aplicados à licenciatura. Esse ano também, em função do do Covid, a gente acabou não, não, não conseguindo, o semestre ficou mais curto, os alunos até chegaram a criar conta, né? a Giovana até apresentou um pouco do, da Wikipédia para eles, mas a gente não conseguiu encaixar. A gente não conseguiu se encaixar, encaixar no, no, nesse novo, no cronograma, ficou muito apertado mesmo, uma pena, né? uma pena. Mas eu vou apresentar qual foi a digamos, a receita que eu usei nesses cursos aqui. A estrutura da atividade envolvia os alunos estudando a Wikipédia e fazendo uma proposta de edição. Então, está na página de discussão mesmo do curso. Eles falavam, ó, absurdo. Né? Quero editar esse artigo por tal e tal razão. Vamos ver, depois eu vou mostrar um pouco mais de detalhe. Eu faço um feedback. É, digamos se está ok está faltando alguma coisa eles implementam a proposta ou elas enviam um relatório só para né, só para marcar que terminou eles fizeram previsão da atividade eu vejo o que, que eles fizeram e era basicamente esse o ciclo que se passava para cada para cada rodada eles, começam, eles recebiam um modelo de proposta de edição estava na página de discussão, que eles enviam a proposta uh, informando uh, o título, uh, em tema relacionado ao curso, né, que, praticamente uh, o título do artigo, o verbete e o título da proposta, o nome de usuário, um, um parágrafo descrevendo criticamente o estado atual do artigo, para eles justificarem porque é preciso de uma intervenção. Caso não exista o artigo, uh, justificar a razão para sua criação, porque cabe na Wikipédia, né, os critérios de notoriedade, etc. Né? Tinha que avaliar isso. Uh, um ou dois parágrafos escrevendo a sua proposta, entrar em mais detalhe O que, que vai ser feito? Vai criar sessões? Quais são as referências que você vai adicionar? Vai fazer figura? Vai adicionar figura? Vai revisar um trecho específico, né? Então, eles tinham que dizer o que, que eles queriam. Então, após a análise da proposta, eles são notificados na parte de discussão o, o meu parecer, assim: você né? está é ok, faz, muda isso aqui, isso aqui não está bom, não, né? etc. E também tinha um modelo de relatório que era bem simples basicamente, nome de usuário, link para o verbete, descrição das modificações, listas de fontes e a data da primeira edição que que fez no no verbete. Então isso me ajudava a organizar, isso aí era mais para me organizar em quais artigos verbetes olhar, um período de tempo para buscar as edições e também não ter que olhar os, os artigos que os alunos acabam só se propondo, que não, não era atividade obrigatória, não estava no plano de ensino. Então, era uma atividade opcional. Então, eles não eram obrigados a fazer. Muitos acabavam fazendo a proposta, mas não acabavam implementando. Então, eu, eu não ia buscar, eu não ia procurar um por um. E a partir desses relatórios, ficava mais espaço de organizar a avaliação. Então, por exemplo, aqui só um, um caso: eficiência termodinâmica, no curso física terceiro de 2015 dois segundo semestre de 2015. Então, teve a Caroline aqui que apresentou, eu nunca pedi para eles criarem, citarem seu nome, eles podiam fazer anonimamente, como eles preferissem, né? eles podiam criar seu nome como quisessem. Então, a, a Caroline aqui apresentou um parecer sobre o, o verbete eficiência termodinâmica, né? resumiu o que, que ela queria fazer, então, vamos entrar aqui na parte técnica, mas falou onde é que ela ia se basear, tá o livro e, e tal. E minha resposta foi, a proposta está aceita, eu atribuía, daí na lista, de, na tabela do curso, o verbete ao aluno, e fiz uma sugestão de incluir um resumo do que ela fez no outro verbete, o um verbete máquina técnica que ela mesma tinha apontado que estava, eu pontei, ó. Talvez você possa, já que está fazendo todo esse trabalho no verbete, você pode botar uma frase nesse outro, faz um link para ela. E, em seguida, depois de fazer o trabalho, ela me enviou esse relatório. Então, tudo está registrado na, nas páginas de discussão. Uh, algumas observação, observações no começo, somente nesse curso aqui de física 3C que foram envolvida por vários vários semestres, no começo era relativamente fácil dos alunos encontrarem verbetes para para atuar. O, vamos dizer uma cadeira que tem tinha dois dois temas principais que eram possíveis de se envolver. Que era termodinâmica. o nível de aluno de uh, primeiro, segundo ano de engenharia, e ondas, parte de onda. E depois de algum tempo, ficou bem mais difícil para eles escolherem os artigos, porque foi passando o tempo, os artigos foram melhorando nessa área, e eles tiveram que a buscar coisas, que mais aplicações daquele tema em outra área, né então ficava um pouquinho fora do que eles estavam tinham direto no livro que eles estavam estudando. Então, isso é muito legal, porque a gente vê, a gente viu a evolução da Wikipédia nesses tempos, ao longo desse tempo, a gente viu, estavam num certo nível antes desse programa, e depois do programa, os, a, os alunos realmente melhoraram esses assuntos na Wikipédia. Mas, então, também, a, a continuidade a longo prazo precisa de outro modelo de atividade. Não, não, não dá para fazer isso para sempre, porque num curso só, que você tem... Uh, quatro cinco tópicos que vai ser vai ser apresentado logo uh, o mais óbvio fica mais fica, né, já fica comple completo né uh, teve o um papel né, também dos monitores no caso não foram monitores da universidade foram os embaixadores online que ajudaram bastante uh, uh, Teve dois tipos de, de de embaixadores online. Teve bastante gente da Wikipédia mesmo, que se voluntariou, e né, da comunidade wikipedista já estabelecida, que acabou fazendo esse suporte técnico, ajudar os alunos a importarem uma figura, etc. E também teve um fenômeno que muitas vezes os alunos de um semestre, eles eles fizeram continuar como embaixadores para os alunos do semestre seguinte. Então, isso foi observado também, e o pessoal gostou de fazer e se dispôs a ajudar os colegas do, do semestre seguinte. Então, acho que teve uma, uma meia dúzia de casos de alunos que se envolveram dessa maneira. E agradeço a atenção, estou disposto a ir disponível para as perguntas. Rafael, muito obrigada pela sua apresentação. É, foi muito bom entender também outros é, outros aspectos da comunidade de conhecimento livre, que até eu, que sou ativista dessa área, não conhecia. Então, muito obrigada por essa apresentação e obrigada por ter apresentado também é, os seus projetos e programas de educação com a wiki. É uma pena que aquelas páginas tenham é, não estejam mais disponíveis. né? Como eu te falei, teve aquele problema. Mas tem outras páginas do Rafael, de projetos Rafael, que estão disponíveis, que vocês podem dar uma olhada também. Rafael, eu peço que você depois deixe aqui no chat, ou até me passe depois que eu deixo lá no Slack para o pessoal, é, que eu acho que eles vão gostar de ver. E aí agora eu queria passar, como a gente está com o tempo tem um pouquinho apertado, passar para as perguntas. É, eu vou começar, então, com as perguntas para o Luiz Felipe, e depois para as perguntas do Rafael. Então, é, o Felipe perguntou, é, deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidamente Vou tirar Para eu ver a tela inteira Pronto é, O Felipe Lima perguntou Professor, há um tempo Não, há um interesse em editar verbetes sobre história recente? Como lidar com o conflito e o viés? Como vocês interpretam o princípio da neutralidade da Wikipédia? É possível ser neutro em história? Essa é uma pergunta então para o Luiz Felipe é, Você consegue responder essa pergunta, Luiz Felipe? Você, eu respondo uma por vez, então? Ah, não sei, o jeito que você acha melhor, não sei se você já chegou a ler as perguntas. Ou se... Sim, eu, eu, eu dei uma lida aqui, tá. é, mas eu, eu posso responder, então, essa. É, então, interesse, na verdade, não especificamente nas disciplinas de história moderna, porque história moderna, as emendas da história moderna vão, tratam do século XV ou XVIII, então a gente é esse recorte que a gente faz, né? Uh, a questão da, da neutralidade da Wikipédia, uh, eu, eu, eu diria que uh, é impossível ser neutro em qualquer coisa, uh, uh, mas eu acho que a neutralidade da Wikipédia é de outra ordem, né, na verdade, é de você referenciar a informação, de você colocar uh, as posições que existem, etc. E isso é o que os verbetes uh, a gente tenta fazer, que é, bom, quais são as discussões historiográficas, os debates historiográficos que existem, que são reconhecidos pela comunidade científica, pela comunidade acadêmica e etc., que não são negacionistas, que não são é, é, é, terraplanistas, é, é, que não são fake news, que não são mentirosos, e que você, e você coloca o debate. Isso é uma coisa que a gente sentiu, olha, vejam o debate historiográfico, ponto no qual o debate historiográfico está e tratem de colocar isso no verbete, ou seja, Uh, os grupos tentaram buscar, então, existem essas interpretações, essas leituras sobre este evento. E eu acho que isso, isso inclusive, é da prática da própria escrita historiográfica, dos historiadores e das historiadoras, eu acho que isso a gente faz normalmente. E, obviamente, o que o que, o que que não não foi feito no verbete é dizer qual é a posição que o grupo acha que é a mais uh, uh, uh, correta, nesse sentido. É, Bom, bueno, essas são as posições que existem e pronto, é isso um pouco o exercício que foi feito, né? Agora, negacionismo não existe, né? Negacionismo a gente não, não tem que colocar num verbete na que já não sei que seja um verbete que seja falando o que é o negacionismo, né? Mas o negacionismo não é não é informação, o negacionismo é mentira, né, nesse sentido. Mais ou menos isso. Eu sou um pouco positivista, mas eu acho que nesse aspecto a gente precisa ser positivista mesmo. Não sei se é, respondia para a pergunta do Felipe. Eu acho que sim, não sei. Eu acho que é, se ele quiser comentar no chat, mas eu é, eu pessoalmente acho que sim. É, eu até seguir para a próxima pergunta, já, que também é para você. É, então, do professor do, do Alessandro, que também faz um projeto de educação muito interessante, é, ele pergunta, Luiz, sobre a atuação diferencial dos grupos duplas. Você chegou a experimentar alguma espécie de troca? De componentes dos grupos duplas ou mesmo do verbete durante a atividade? Se sim, como foi essa experiência? Se não, como vê essa estratégia? Não, Alessandro, o que houve, alguns grupos foram esvaziando, em que sentido? Os alunos, ao longo do semestre, desistem do curso, trancam ou simplesmente abandonam. Então, grupos que tinham 10 alunos terminaram com 6, 5, né? Uh, isso significou um, uma sobrecarga de trabalho e, uh, e assim por isso. Mas não houve uh, uh, uh, esse intercâmbio. Eu, na verdade, nenhum de nós acho que pensou muito nessa questão de, de troca de componentes. O que, ah, não. Houve uma coisa assim, que aí teve um grupo que se desfez ou eu estou confundindo com outra disciplina? Agora, agora eu estou na dúvida. Eu acho que não, se teve, teve, teve, um, teve um caso que foi, um grupo, eram oito, e, de repente, havia três, e as pessoas não iam dar conta, e, o que, e aí o que a gente fez foi pegar esses três e redistribuir em grupos que ainda havia espaço num momento uh, específico. Foi isso, acho que isso foi o máximo, mas uh, uh, não, não pensado como uma estratégia pedagógica, mas sim uma solução num problema que se apresentou, então, foi nesse sentido. É, bom, e aí, é, em seguida, o João Alexandre Peixans, que pergunta, Luiz, é, ou melhor, fala Luiz, obrigado pela apresentação, e aí depois ele pergunta, é, como você situa a experiência que apresentou nos conceitos que usamos tradicionalmente, entre aspas, seguindo a sua acepção, é, docência, extensão, pesquisa e inovação? Então, como eu situo, eu, assim, eu acho que ela é, a experiência, ela trabalha com aspectos de uma introdução ao que é pesquisa né porque tem esse pedaço da pesquisa e eu acho que contente de ver no chat o pessoal falando que gostou de ter falado que a biblioteca é um espaço central e eu acho que a biblioteca infelizmente nas universidades brasileiras não tem um espaço merecido quer dizer a biblioteca deve ser o centro da universidade né quer dizer a, a universidade você pensa da biblioteca para fora né Então eu acho que a biblioteca, e é que eu estou pensando em biblioteca no sentido mais amplo possível, não só a biblioteca fisicamente, mas a biblioteca como um repositório que organiza a informação. Né? Então, acho que isso, isso deveria ser, ser não só um espaço dos livros, mas que organiza a informação, a política de informação, deve ser pensada a partir da, da biblioteca. Mas isso é, é, é, isso é um problema que as universidades brasileiras estão muito longe de começarem a discutir de fato. Né? Mas, e, e que eu acho que é um problema central. Mas eu, uh, uh, Então, eu acho que teve essa questão da pesquisa, uh, que foi uma experiência prática, eu acho que isso foi muito bom. Mas essa, e da biblioteca? Bom, o que, que tem na biblioteca? Como é que usa a biblioteca? Como é que encontra as coisas na biblioteca? Uh, e etc. Né? E, e também trabalhar com pesquisa em bases de artigos, usar o portal dos periódicos do, da CAPS, aprender que tem que instalar o VPN para poder acessar de casa ou proxy conforme for e, e, e assim por diante. Então, acho que isso foi foi muito uh, claro. da docência. Uh, uh, eu tenho a impressão que isso não ocorreu no sentido da gente, na verdade, e da, da equipe de monitoria, que eu acho que isso é uma coisa legal do trabalho da monitoria, que eles, que, que o pessoal acaba aprendendo um pouco como é que é a cozinha uh, de se montar um curso, pensar um curso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Uh, e eu tenho a impressão que para nós, docentes, é importante porque a gente Uh, acaba tendo um, um trabalho mais uh, uh, ligado aos estudantes mesmo, né? quer dizer, ou seja, você tem que acompanhar, você tem que estar com o um grupo, uh, uh, você tem que dialogar mais, uh, tira um pouco dessa relação de uh, professor, transmissor de conhecimento que vai lá e fala, e né? eu acho isso bastante interessante. Em termos de inovação, Uh, eu acho que talvez tenha inovação em termos uh, dos processos pedagógicos de ensino. Né? Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante, a gente pensar o que, que é o ensino, o que, que como é que se ensina, no caso, história, uh, em nível superior. Uh, então, acho que talvez valesse uma reflexão sobre isso. Isso a gente não conseguiu fazer. Uh, a gente não conseguiu sentar e pensar uh, uh, uh, em que, até que ponto uh, uh, uh, isso... Uh, uh, muda o modo de, de ensinar. Eu acho que aqui talvez tivesse um espaço para a reflexão uh, que a gente não conseguiu fazer, não teve perna. A gente não, não conseguiu fazer essa reflexão ainda. Não sei se eu respondi às perguntas do João. Do João. É, acho que sim, eu vou até é, incorporar a pergunta que a Eva fez agora. né Então, como usar a biblioteca, procurar por bibliotecários da instituição? Uhum. E aí, é, até antes de você responder, eu até queria fazer um adendo que nós, é, dentro das plataformas Wiki nós temos, é, paralelamente aos projetos e programas é, educacionais, nós trabalhamos com o um universo é, que chama Glam né? que são iniciativas uhum. Glam que são é, é, a, o acrônimo em inglês para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, justamente para eles é, é, disponibilizarem os seus acervos de forma aberta nos projetos Wiki, para que eles possam, justamente servir como base, como conteúdo e referenciar aquilo que a gente está tentando construir, né? O conhecimento e o conhecimento livre que a gente está tentando construir nas plataformas, né? Então, acho que talvez nesse sentido também é muito interessante. Acho que até tem aqui presente algumas pessoas justamente da parceria Glam que o Wikimovimento Brasil tem com as bibliotecas da USP, né? Então, nesse sentido também é muito interessante. A Estela está aqui, Até já teve uma oficina, se não me engano, na terça, terceira oficina, que foi justamente sobre bibliotecas e educação. E é teve a do Museu Paulista verdade. também, né? Um e um teve a do Museu Paulista. Exatamente. É bem, legal. bem legal. Exatamente. É, bom, é, tem mais uma pergunta, só que é da Diana, que já saiu, mas aí eu uhum. acho que eu vou fazer de qualquer forma. Né? Ela perguntou, é, vocês não pensaram em propor como atividade a tradução de verbetes? É, obrigado, Luiz, por ter falado que minha câmera estava desligada, que eu não tinha percebido. <risos> é, é, a gente não pensou, a gente não pensou em fazer tradução. A gente sugeriu que eles olhassem os verbetes que uh, houvesse em outras línguas, uh, mas não como não como parte do projeto. né? Uh, e, inclusive porque eu acho, e aí talvez um pouco uma questão que o Lucas Pianta coloca, porque eu acho que a gente tem que produzir conhecimento a partir uh, daqui. né? Uh, uh, e eu, eu acho que essa tendência masculina, branca, europeia, uh, uh, uh, se, se a gente ficar só na tradução, a gente vai estar um pouco reproduzindo isso, né? Uh, ainda mais porque as nossas turmas lá na Unifesp, elas, se eu não estou equivocado, elas são majoritariamente formadas por mulheres, uh, com uma presença grande uh, uh, de pessoas uh, uh, afrodescendentes, afrodescendentes, uh, LGBT, etc., etc., etc., então, eu, uh, uh, nós somos uma universidade que está na periferia, a gente está na periferia de Guarulhos, né? então, eu acho que produzir, uh, dos, não do zero, mas produzir a partir da pesquisa das turmas, eu acho que vale a pena, eu acho muito mais interessante do que simplesmente traduzir, e, inclusive porque a tradução ela, ela implica vieses, né? eu acho que isso... Não sei, é, é um pouco, também respondeu um pouco o que o Lucas tá propondo né? essa essa pergunta do Lucas é algo que eu acho que acompanha tudo que a gente tenta pensar né nos projetos Week daqui para frente né porque de fato a gente entende que esse é um problema muito eu latente é, é, é, é, é. Claro claro pode fazer Valério pode fazer eu sou Valério e sim eu sou Valério aqui da Wesk Gels e eu também sou Professor, como o Luiz e o Rafael, e eu tenho uma pergunta para eles que é uma inquietação é, geral: como que eles veem a retenção? Eu vou usar essa palavra bem forte: a retenção de todo esse pessoal que foi aluno de vocês, tanto do Luiz quanto do Rafael, porque a gente tem muitos alunos, mas poucos é, evoluem como a Giovana hoje, que é. Agora vai ser a nossa brasileira na Wikimedia Foundation. Uhum. Então a Giovana, na verdade, é um, é um exemplo. Que a gente queria ter mais Giovanas, é, mesmo com todos esses alunos. Como é que vocês têm essa questão da retenção? Vocês têm alguma Giovana lá como João para exibirem? Olha, essa foi minha aluna. <risos> Deixa eu ver se eu entendi, Valério, em relação a quantos desses, desses, desses dessas estudantes e desses estudantes uh, viram wikipedistas e participam, é essa a questão? Eu não faço a mínima ideia. E, e assim... Isso, exatamente isso. É... E, eu, na verdade, eu nunca me passou pela cabeça. <risos> isso. Ser bem... Professor, se então, me permite... Por favor, é... eu... Não sei dizer Wikipedistas em si, mas eu tenho dois colegas que, inclusive, um deles foi monitor do programa do História Moderna, né? E foi monitor desse projeto da Wikipédia. E esse, e, enfim, um outro aluno que também, que são meus amigos, que inclusive que, é, esse outro aluno foi aluno desse projeto da Wikipédia que se juntaram e, lendo o livro Estado-Revolução do Lenin decidiram atualizar o verbete do Estado-Revolução. Uhum. Então, assim, não, é, não diria que temos uma Giovanna, mas diria que é, foi um, um trabalho, assim, <risos> tão bem feito tão bem pensado que nos leva a ter vontade de simplesmente falar não, então, nas minhas férias eu li um livro aqui, vou fazer, vou atualizar o verbete. Então... E, e eu acho que quando isso acontece que a gente para para pensar que tipo, caramba, isso é um projeto de extensão, né? É, essa é a extensão, é assim que chega. né? Então, não temos uma Giovana, mas foi uma iniciativa Exato. muito bacana. É, Rafael, você tem algum exemplo Ei. também? Ou oh. não tem também? Porque oh, acho olha, que o não ter também fala. Eu, eu, acho. eu não tenho uma estatística. Para dizer, o que eu já fiz foi, volta e me olhar, entrar nos perfis dos alunos que já editaram nesse programa e, e acompanhar aqui. A, a maioria a maioria acaba fazendo só as contribuições no curso e não não vejo a atividade na sua conta. Né? Essa seria a grande maioria. Alguns casos, tu vê que eles usam de novo, depois de alguns dois anos, acabam usando. Mas a estatística mesmo, só avaliando... A maioria criou sua conta para o curso. Mas como, como continuar como equipedistas, não sei dizer. É, nesse ponto, eu, eu acho que eu concordo muito com o comentário que o João fez aqui no chat, né, que quem precisa ser retido é o docente, o bibliotecário, porque são essas pessoas que acabam trazendo outras pessoas, né essas pessoas são, elas têm contato, elas têm o, o, o, né, a, o contato com os alunos em si e conseguem trazer outras pessoas, mas eu também acho que acaba que tem um fator que acaba é, também é, aumentando esse aspecto, que às vezes é um pouquinho com relação ao curso, é, eu vim de um curso de jornalismo, né, então, assim, que, ali as pessoas estavam extremamente conectadas nesse aspecto comunicacional, que queriam é, escrever, que queriam, é, de certa forma, é, tem esse aspecto no jornalismo, né, de querer ter a sua voz ouvida, de querer fazer parte de uma comunicação maior, né. Eu acho que isso isso acaba sendo muito é, compatível com a iPad, desperta esses interesses. Acho que história também vai um pouco nessa linha, mas não tanto na comunicação em si, mas do lado da... Da historiografia, né? Então, acho que cursos de humanas acabam tendo um pouco mais de, é, talvez um pouco mais de retenção, não sei. Isso é uma coisa que eu falo, assim, do, do topo da minha cabeça, que ela não tem fontes, não tem referências para, mas que talvez eu veja uma tendência aí, né, no, na experiência que eu vi nesses últimos anos. É, mas, enfim, eu não sei se alguém mais queria fazer mais algum comentário sobre isso também, que aí eu queria fazer mais algumas perguntas para o Rafael, que estão aqui no chat. É, bom, eu vou fazer aqui a próxima pergunta. Qualquer coisa vocês deixam também no chat que a gente vai conversando mais. É, o, Luiz Felipe, o, desculpa, o Felipe Lima pergunta, Professor Rafael, você conhece alguma definição mais formal sobre informação? É, na Wikipédia, a informação sofre uma transposição. Então, eu pergunto, o que, estamos, o que é que estamos fazendo ao editar a informação na Wikipédia? Oi, Felipe. Uh, bom, eu, eu, eu, eu, eu não fui investigar o que, como é que são as definições de informação. Eu não, eu não saberia te responder a primeira pergunta. Eu não tem uma definição mais formal. Eu uso ela pensando no, nas informações que estão codificadas que eu uso no dia a dia, que seja uma coleta de dados, né, relatórios técnicos, artigos científicos, né, ou obras intelectuais, artísticas, né, ou... E etc. Mas uh, eu diria que isso é uma não te, não é uma definição formal, pensada, né? Certamente existe uh, um ramo, uh, sei lá, uh, epistemologia que vai estudar isso de maneira mais profunda. Eu não saberia te dizer, né? Uh, na, então, pergunta, o que estamos fazendo ao editar a informação na Wikipédia? Uh, eu acho que tu está bom se tu vai editar um artigo que já existe tu está modificando a maneira de que uma, uma informação está representada ou tu vai modificar a maneira que ela está sendo expressa ou tu vai adicionar coisas novas ali mas de novo eu não saberia como relacionar isso com um conceito formal de, de informação né? mas o que está mas tem um ponto a questão da autoria né que é isso que é interessante quando você está mexendo na, na na Wikipédia, quem que é o autor da Wikipédia? Né? Quem, quando é uma coisa que a gente está acostumado a ter, ah, esse aqui é o meu livro, né? o livro de tal pessoa, né? que está muito presente na academia, né? porque isso vai para o seu currículo. Né? E se tu tem um, um artigo científico, conta tanto. Agora, se você editou um artigo na Wikipédia, não, não vai para o seu lápis. Assim, ó. Pesquisador, um lápis, MPQ, porque editou mil artigos na Wikipédia. Não, não, não funciona assim. <risos> então, tem essa autoria, porque está difundida, né? Tá, ela, é, ela, é, ela é diluída na Wikipédia. Então não, tu, é, tu é dono daquilo, porque é de todo mundo. Tu é autor da Wikipédia, porque todo mundo é autor, mas não é só teu. É, tem mais uma pergunta, Rafael, que é do João Alexandre que também. Aí ele fala, é, Rafael, no hiperobjeto, tal qual o apresentou, não há referência à difusão livre, no sentido de criar, de criar formas abertas de transmissão e comunicação de conhecimento. É basicamente isso que faz a Wikipédia, por não ser um espaço de pesquisa de pesquisa, de pesquisa, oh, de pesquisa, inédita. Como você avalia a difusão aberta, que me parece ser ortogonal ao ambiente que você descreveu? Uh, deixa eu ver aqui uh, eu não acho que uh, o conceito de hiperobjetos Ele o, uh, ele não, não esteja uh, incluindo a questão de uh, difusão do conhecimento Até, na verdade, foi o conceito criado por nós Para justamente embasar isso uh, e, a, e a analogia do, desse conceito é com o hipertexto Onde o hipertexto tu tem links que te ligam aos outros aspectos, né? tem as outras mídias, o hipertexto, ele é, ele não é só texto, ele tem vídeos, ele tem sons, ele tem né, tudo que a gente consegue fazer para um navegador, ele está dentro de um hipertexto. E a transposição desse contexto vai para o hiperobjeto na forma que ele tem essas ligações com outros aspectos dele, por exemplo, uh, ao design do próprio instrumento, né? se for um equipamento uh, temos um equipamento eletrônico programável, tu tem acesso por um link, né, que pode ser um link virtual, um link uh, por QR Code, te leva o código fonte do programa que roda dentro daquele uh, dispositivo, ao, ao desenho de engenharia dele, ao, uh, a planta, a, né, ao manual de uso, então, nesse contexto, ele está tão ligado à, à, à difusão quanto é o hipertexto. O hipertexto, ele é, por referência, aquilo que tu está ligando com outras coisas. E no momento que tu encontra um link quebrado, tu olha, que está falhado. Né? Se tu clica num link e vai dar página não existente, site não encontrado, é pô, quebrou o hipertexto. E quando a gente procura uma ligação hiperobjeto, que é o conceito idealizado, e não encontra o código-fonte de alguma coisa, daí, olha, aqui ele está quebrado, né? não é um hiperobjeto para cá. É, e o, os detalhes desse conceito pode ser encontrados no capítulo, acho que é o capítulo 8 desse livro aqui, que está citado, eu mandei no link, uh, da ciência aberta dos hipertextos aos, aos, aos hiperobjetos, né? num, num livro chamado Ciência Aberta, Questões Abertas, eu acho que é o capítulo 8, onde foi apresentado. Daí tem esse paralelo aí, tem um pessoal que já usou para fazer, umas, tem umas teses doutorados utilizando esse conceito para enriquecer essa discussão. Também posso te apontar para outras referências que acabaram usando esse conceito. Eu acho que o João já está falando aqui que ele vai, que ele entendeu, que ele vai dar uma olhada, obrigada pelo link também, eu também vou dar uma olhada aqui, vou, ler, vou baixar para ler é, e aí, gente, eu peço desculpa por estar correndo um pouquinho, mas é que a gente já passou do nosso horário e as pessoas estão saindo um pouquinho, porque já passou do horário, tem outras reuniões, e aí eu queria que tivesse sobrado espaço para a gente é, conversar com a Aline e com a Heloísa sobre é, a experiência delas, é, até deixo o convite para vocês aparecerem talvez numa próxima, na próxima oficina para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e falar como que foi a experiência de vocês. É raro a gente ter a presença não só de professores, mas dos alunos deles e ainda mais monitoras né, nesse ambiente. É, mas agora eu vou ter que encerrar porque a gente realmente está chegando ao fim e a gente precisa terminar com um determinado tempo. É, gente, Rafael e Luiz, principalmente vocês dois, muito obrigada pelas apresentações. Eu acho que eu digo por todos, eu falo por todos que foram ótimas apresentações que eu aprendi muito com vocês hoje. E é isso. Até a próxima. É, vamos continuar conversando pelo Slack, por favor. É, se vocês puderem olhar a, a brochura também, o Espérito de Asa, eu agradeço é, enormemente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, aí, tchau, tchau. Prazer, hein? Obrigado, Giovana. Prazer, tchau, Rafael. Tá. Obrigado pela apresentação. Gostei muito. Tchau. Obrigada a vocês. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até a próxima.